Bom dia a todos, Leonardo, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. bom dia, pessoal. Bom dia. bom dia. Gente, só aproveitando aqui que o colega até se manifestou aqui, queria dar um bom dia a todos e todas aqui, é, já chegando aí perto de 100 participantes aqui, dizer que a gente está bem feliz aí para esse dia aqui, começando o nosso dia, tá? É... Gostaríamos de dar boas-vindas aí ao secretário de Governo Digital, Fernando Coelho, né, que já se encontra aqui presente com a gente. É, nosso secretário especial já deve se juntar a gente nos próximos momentos. E aí eu pediria o pessoal mais alguns poucos minutos né, para a gente ter os colegas que estão se juntando a nós aqui para a gente poder começar esse nosso webinar. Temos aí bastante novidades, né? fazer aí uma abordagem bem, bem leve, bem tranquila. É, a gente está bem animado de poder compartilhar isso com vocês, tá? Então, acredito que mais alguns poucos minutos aqui é o tempo dos colegas, né, tá? estarem se juntando a nós aqui, já agradecendo a equipe do, do departamento que está aqui dando todo esse suporte aqui e prestigiando aqui o nosso evento. Mais um minutinho aí, pessoal, por favor. Bom dia, gente, é, é, Fernando, é, eu acredito que o Sultani já esteja aqui na sala, me foi informado aqui pela equipe de suporte aqui. Sultani, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Fernando, bom dia, turma. Bom dia. É, obrigado, Sultani, obrigado, Fernando. Gente, então, dia, eu acredito que a gente possa dar início ao nosso evento, tá? A programação aqui né, do nosso evento, a gente tem aqui, né, na, na sequência aqui, uma fala do nosso secretário especial, Tá, de desburocratização, gestão e governança aqui, né? É, e governo digital, né? o, o Leonardo Sutani. Temos na sequência uma fala do Fernando Coelho, né? o nosso secretário de governo digital. E na sequência é, eu faço uma apresentação junto com os nossos times técnicos, tá? do nosso framework, tá? é, nessa nossa manhã de trabalho. Então, a ideia agora, né? Mais uma vez, dar boas-vindas, estamos aí com mais de 120 pessoas já aqui na nossa sala. É, dando boas-vindas a todas e todos, dizer que é muito importante a participação, né? tudo isso aqui existe para vocês, né? para os integrantes do CISP, né? então é bem importante, e sem mais delongas, né, eu passo a palavra para o secretário é, Leonardo Sultani, já agradecendo a participação dele nesse nosso evento. Obrigado, Sultani, a palavra está contigo. Leo, eu que te agradeço, aí, não somente pela, pelo convite para participar aqui do evento, mas também parabenizo, você, enfim, a equipe, por todo o trabalho que vem sendo realizado, Fernando que está aqui, né? o trabalho realizado no âmbito também da Secretaria de Governo Digital. eu queria passar para vocês aqui, assim, uma visão é, preliminarmente, antes até mesmo de falar do, da questão do framework, é, uma visão com relação a como eu enxergo né? é, o governo digital. É, eu, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar é, no âmbito do governo federal nesses últimos 25 anos. Desde 1997. É, e, e a forma. É, e uma reflexão que eu, que eu sempre faço, enfim, é com relação à forma como nós entregamos nossos serviços aos cidadãos. Né? E o que, que é cidadania? Até aqui, aproveitando uma fala que eu tive ontem a oportunidade de fazer junto aos demais colegas do Ministério da Economia, num evento interno que nós tivemos, é, a cidadania. É o exercício pelo indivíduo dos direitos e deveres que são estabelecidos pela Constituição. Cada um de nós aqui, como cidadão, nós temos direitos a serem exercidos e temos deveres a serem cumpridos. Mas o exercício dos direitos e o cumprimento desses deveres, ele passa necessariamente pela estrutura do Estado. Quando eu falo Estado, eu me refiro à União, Estados, Municípios, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. O nosso país, República Federativa, nós dispomos da União, 26 estados, um distrito federal, 5.570 municípios. E muitas vezes, como cidadão, eu me sinto um pouco perdido com relação a referenciais que nós temos de relacionamento com o Estado. Para desenvolver determinadas atividades, nós temos que procurar dois, três, quatro, em muitos casos, mais de dez órgãos, se for alguma atividade empresarial, para obter licenças, certificados, autorizações, para poder exercer um direito ou cumprir um dever. Eu enxergo o governo digital, ou a tecnologia da informação, como um único caminho para viabilizar para o cidadão o um exercício do seu direito ou cumprimento dos seus deveres de uma maneira mais célere, menos onerosa, mais transparente. E é isso que eu tenho observado acontecer nos últimos anos. Quando nós falamos da plataforma Gov.br, nós já temos mais de 4 mil serviços disponíveis para qualquer cidadão brasileiro. Já são mais de 138 milhões de usuários. E por que, que eu menciono essa questão da cidadania? Quando eu entro na plataforma Gov.br, eu necessariamente não sei qual é o órgão que está por trás daquela atividade. Eu tenho um serviço. E a plataforma, o meio digital, ele me permite integrar serviços de diferentes órgãos e entidades. Porque, no final do dia, o que o cidadão quer é o resultado daquele serviço. Mas, para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos em mente que a integração, que muitas vezes é tão difícil entre órgãos e entidades, e aqui limitando ao nível federal, quanto mais, se nós formos considerar Órgãos e entidades dos níveis estadual e também municipal. É, essa integração, ela somente será possível por mecanismos digitais. E aquilo que nós temos buscado, enfim, já são mais de 138 milhões de brasileiros com login único. E o login único ele tem uma característica muito importante. Como eu não preciso, como cidadão, saber qual órgão ou entidade do Estado está por trás da prestação de serviço, eu tenho um Estado somente para o cidadão. Eu não tenho que me relacionar com dezenas de órgãos. Eu tenho um Estado. E o caminho reverso também é verdadeiro. Como eu tenho um único login, não preciso ter... 30 cadastros, senhas e tal, eu tenho estado enxergando cada um de nós como um único cidadão. Então, do meu ponto de vista, os mecanismos de transformação digital, eles são, no final do dia, mecanismos imprescindíveis para a transformação do Estado brasileiro, principalmente na redução da burocracia desse relacionamento entre Estado e cidadão. E eu acredito que todos vocês que aqui integram o CISP são responsáveis e parte desse processo. Então, por isso, aqui, Léo, eu também tomo a liberdade de parabenizar todos os colegas aqui do CISP. O órgão central estabelece políticas, define diretrizes, define processos, coordena, mas quem faz a coisa acontecer são vocês do CISP. São as nossas setoriais, são as nossas seccionais. Todo esse trabalho que nós vimos de integração dos serviços. Primeiro a disponibilização, mas ao longo do tempo nós vamos integrando todos esses serviços para que o cidadão, que somos todos nós aqui, não fique perdido para ter um acesso a um serviço consiga fazer de maneira menos onerosa, não tenha um ônus, lembrando do que eu mencionei inicialmente, para exercer um direito para cumprir um dever. Então, esse trabalho desenvolvido pelo CISP, ele é um trabalho de reformulação do Estado brasileiro e é um trabalho destinado a conferir cidadania a cada indivíduo. Hoje, é o Brasil... Se eu não me engano, é o quarto país com mais acesso à internet no mundo. Serviços digitais no âmbito federal. Sétima posição no ranking do Banco Mundial. Acredito que teremos uma novidade em breve. Perspectivas de ficarmos entre os três países mais bem colocados no mundo. Esse trabalho é de vocês. Esse trabalho é do CISP. Coordenado pelo órgão central, sim, mas sem a participação de cada órgão, de cada entidade, seja por meio de iniciativas voluntárias, seja por meio das startups é, que muitas vezes proporcionam esse desenvolvimento, essa integração, esse é o caminho que está sendo adotado para o Brasil. E aqui eu faço uma ligação com é, o nosso framework de segurança. Quanto mais digital for o governo brasileiro, maior será a atenção que nós teremos que dar ao nosso processo de segurança da informação, proteção de dados, integridade de dados. Nós sabemos que entre os 238 órgãos e entidades do CISP, temos diferentes graus de maturidade. Existem alguns órgãos com nível altíssimo de maturidade, outros órgãos que ainda estão no início desse processo. Sabemos que, muitas vezes, por limitações, por dificuldades orçamentárias, capacitação técnica, mas tenho certeza que o órgão central dispõe desse olhar. Então, o documento que está sendo é, entregue hoje a cada um de vocês, ele dispõe um roteiro, oito capítulos, cinco anexos, é, e é um roteiro direcionando para que todo esse trabalho que já foi desenvolvido, ele também seja objeto de uma proteção devida. Então, essa questão relacionada à segurança é, dos dados, à proteção dos dados, né, privacidade... Ela passa a se tornar cada vez mais importante na medida em que o governo brasileiro se transforma em um governo digital. Então, é, fica aqui é, mais do que. É, fica aqui um compromisso do órgão central, e isso eu tenho sido testemunho do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Governança Digital, de um apoio direto a cada um de vocês. Enfim, seja para a implementação desses controles, seja em situações concretas que nós sabemos das adversidades que acabam por ocorrer dia após dia, mas a mensagem principal é para que vocês reconheçam e saibam que o órgão central é um grande parceiro nessa jornada. Nós estamos aqui apenas em posições distintas, quando nós falamos do CISP, órgão central, setoriais, seccionais, são apenas posições distintas, mas no final do dia é o mesmo time. Porque todo o trabalho de governo digital, ele é um trabalho em equipe. Cada um cumprindo as obrigações na sua caixinha, no seu quadrante, de acordo com as suas competências institucionais. Então, esse ponto é, é, da segurança, eu acredito que ele seja um desafio, não somente no âmbito público, também é um desafio, talvez até maior, pelo que nós temos observado recentemente, na iniciativa privada. Não é só no Brasil, obviamente, isso daí é um desafio global, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Qualquer iniciativa no mundo de governo digital trabalha com a palavra chamada confiança. Então, quanto mais íntegro for o nosso modelo, quanto mais segura for a nossa plataforma, maior será a confiança do usuário, cada um de nós aqui, indivíduos, cidadãos, com relação ao serviço sendo prestado pelo Estado. Então, fica aqui, mais uma vez, eh, os meus parabéns a toda a equipe da SGD e a toda a equipe do CISP, nossas setoriais. Nossas seccionais, que eu tenho certeza que vão permanecer se dedicando cada vez mais ao tema, porque isso é muito importante, não somente para aquelas nossas atividades profissionais, estamos aqui dedicados a isso, mas também do outro lado da linha, cada um de nós aqui como cidadãos brasileiros. Obrigado, parabéns a todos vocês, desejo aqui um excelente evento. Secretário Sutani, muito obrigado por suas palavras, né? agradecendo em nome do nosso time, né? dos times aqui do CISP, né? que tenho certeza que, né? como você bem, trouxe essa, essa mensagem. E eu passo a palavra aqui para o nosso secretário de Governo Digital, Fernando Coelho. Bem-vindo, Fernando. Muito, muito obrigado, Sutani. Obrigado, Léo. Bom dia, Sutani, Obrigado pela presença aqui, abrilhantando o nosso evento. Bom dia a todos os nossos parceiros do CISP é uma felicidade estarmos reunidos aqui mais uma vez para discutirmos mais um tema estruturante importante da nossa agenda de governo digital eu queria começar é, aí fazendo uma palavra de parabenização e agradecimento né a gente tem muito o que comemorar juntos o Brasil como nosso secretário especial acabou de, de relembrar. Ele se destacou, ele se destaca no mundo na agenda de governo digital. E isso não se deve a uma pessoa, a um único órgão. Se deve a um trabalho conjunto, em equipe, que, a despeito de muitas dificuldades, foi um trabalho arquitetado, construído, coordenado e de grande parceria, que levou o Brasil a dar um salto, chamado né, leapfrog, salto de sapo. Isso é inquestionável. O Brasil, ele, ele sempre foi um país digital, mas o avanço dos últimos anos é inexorável, inquestionável. E, e nós estamos vendo esse time aqui chegar aí ao topo do mundo na agenda de governo digital, como dissatispeito de, de todas as adversidades. E isso é, é, deve ser motivo de comemoração por todos. né A gente vai estar comemorando na semana que vem 140 milhões de cidadãos com a conta Gov.br, 50 milhões dessas prata ou ouro, ou seja, contas, contas qualificadas, isso é um número superior à população do Canadá, por exemplo, esse número de contas qualificadas. São mais de 4 mil serviços públicos que vocês entregaram para a população. Claro, orquestrado, aí pela plataforma GovBR. Então, são avanços enormes. E o mundo tem passado por esses avanços, né? não é diferente. E esse avanço, especialmente ali com a aceleração durante a pandemia, esse avanço da economia digital e do governo digital, ele leva naturalmente a, uma, a um aumento da superfície né, possível de, de ataques. Né? Aumenta o risco da, de incidentes cibernéticos. Então, já enxergando isso desde a estratégia do governo digital, desde a da, da, da instituição que hoje chega a 18 guias, aliás, agora é o 19, né, Léo? Desde 2020, a Secretaria editando os guias orientativos, a partir de 2021, entrando com um time focado em auxiliar os órgãos a rodar esses frameworks, e a partir desse ano, uma abordagem mais integrada, materializada no PPSI, a gente vem, acho que endereçando e junto com vocês, trabalhando a questão da segurança cibernética e da privacidade de uma forma, entendemos nós, adequada a essa realidade. Uma das grandes, eu não vou entrar no framework em si, que tecnicamente o Leo vai explorar bastante bem, mas uma das questões mais importantes dessa nova abordagem é tratar a segurança cibernética e privacidade como tema de gestão de risco estratégico institucional. Então, nós temos levado essa bandeira para o secretário executivo, para, para, para a autoridade máxima, dos órgãos das autarquias, das instituições vinculadas aos ministérios. Recentemente fizemos isso, né? começamos com foco, esse trabalho com foco mais especificamente nos 58 órgãos que têm sistemas críticos mapeados pelo TCU. E agora a ideia é ampliar essa abordagem mais próximo para todo, o CISP E, e foi interessante, né? muitos de nós aqui estivemos lá no simpósio do Garten há duas semanas, e lá nos Estados Unidos, e na palestra de abertura do evento, dentre os três assuntos mais importantes colocados, um deles foi a segurança cibernética. E com essa abordagem, ou seja, segurança cibernética sendo olhada como um fator de business, de negócio de entrega, de resultado não tem como mais desvincular e o sultão, o secretário Sultani lembrou bem o propósito da área de tecnologia que é o resultado final, é a cidadania então a gente não, não tem mais como renegar esse assunto apenas ao nível técnico das organizações, apenas ao DTI. A gente tem tratado esse assunto dentro da torre de governança do PPSI com um, um conjunto de atores dentro dos órgãos. E é importante reforçar isso, porque vocês também, internamente, precisam martelar essa questão. De segurança cibernética, proteção de dados e a privacidade, ela é fruto de uma governança um que participa, sim, a área técnica, obviamente, mas nós temos o encarregado da LGPD, nós temos o gestor de segurança, e nós temos o gestor de controle interno. Na medida que a gente entende que é um tema de risco estratégico, corporativo, institucional, o controle interno precisa olhar né, para esse tema com atenção, assessorar as autoridades máximas dos órgãos, a, na resolução das dificuldades, na alocação de recursos, né? a, a, na medida em que os órgãos têm essa autonomia, os gestores, dos órgãos têm essa autonomia de alocação de recursos, isso precisa chegar, e nós temos feito esse, esse trabalho coordenado com vocês de levar esse assunto para um nível estratégico. E hoje, o, o, esse framework que está sendo apresentado, ele vem consolidar, cristalizar uma visão, e como o, também o secretário Sultani comentou, ele é muito importante porque, ele, se ainda nós temos dificuldades de recurso, etc., é, ele pelo menos ele dá um caminho, ele evita que nós tenhamos que reinventar a roda, que tenhamos que gastar tempo e recurso, Pensando na estratégia, então ele já apresenta uma estratégia pensada, estruturada, alinhada com diversos órgãos, o Léo vai falar sobre isso, então ele traz essa, essa questão, é, que é um passo bastante importante para que nós possamos empreender os nossos esforços naquilo dentro de um, de um fio lógico, né? dentro de uma, uma sequência lógica, uma sequência pensada, né? na medida que é, é, os recursos são finitos e a gente não tem como abraçar o mundo e rodar o framework inteiro de uma vez. Então, vamos, vamos por camadas. Né? O framework traz essa questão das camadas, garantindo que as camadas mais básicas, estejam, a gente tem a certeza que elas estejam bem endereçadas, e quando a gente vê, e a gente acompanha de perto... Beleza, bom dia. Bom Não. dia. Tá, tá aberto o microfone. E, e, e toda vez que a gente acompanha, e a gente tem acompanhado de perto incidentes, eventuais incidentes que acontecem, e quando a gente vai ver é, os principais problemas, as principais dificuldades de reagir a um incidente, estão nas camadas mais básicas, né? Então, é, é, acho que esse é um outro ponto a salientar desse framework: essa organização, prioridade, é, o diagnóstico, instrumentos de diagnóstico, a gente entender qual é o cenário. Então, não, acho que é. paro por aqui, porque desse nível em diante aí já começa a entrar na apresentação do Léo. É, a minha mensagem era reforçando aí a mensagem do próprio secretário especial, de que a maior preocupação é o FIM, que é a prestação de serviço ao cidadão. Por isso que todos nós estamos aqui. Quando nós deixamos de cuidar da segurança cibernética, a gente corre o risco de deixar de cumprir essa missão ou cumpri-la com intermitência, com problemas. Então, hoje, não dá mais para... É, deixarmos a segurança cibernética em segundo plano. Ela tem que caminhar junto com a transformação digital e esse framework ele vem ajudar a dar as bases e a estratégia para enfrentarmos isso, como temos enfrentado né, é, nos últimos anos. Então, é mais um passo consolidando toda essa, essa estratégia que, conjuntamente, aí nós vamos... O secretário especial também comentou como um corpo único, claro, estruturado no sistema, de órgão central, setorial, seccional, o relato, mas como um corpo, a gente trabalhando de forma coordenada, trabalhando juntos as dificuldades, os entraves, mas sempre, mutuamente, se ajudando e trabalhando em sinergia e coordenação. E acho que quando a gente trabalha assim, como já mostramos aí nos últimos quatro anos, trabalhando com sinergia, e coordenação, a gente consegue superar as dificuldades e entregar para a população confiança, né? segurança e confiança que que é preciso é, que a gente conquiste aí nesse nesse ambiente cibernético. Então, pessoal, tem um excelente evento ao time aí do nosso departamento de privacidade e segurança da informação. Parabenizo aí pela entrega, muito importante, né, dentro do contexto do PPSI. E sigam em frente, aí, aproveitem bastante, contem conosco aqui na Secretaria de Governo e Tal. Um grande abraço. Secretário Fernando, muito obrigado, muito obrigado pelas suas palavras, né, agradecendo aqui em nome do time do DPSI, obrigado por né, brilhantar o nosso evento. É, e dentro da sequência pessoal do, do nosso evento, a ideia é que a gente possa agora... É, apresentar, é, trazer né, um, uma visão sobre o, o nosso framework tá? é, enquanto eu compartilho aqui pessoal, eu queria aproveitar tá? mais uma vez é, para estar tá agradecendo é, eu só pediria pessoal para se possível confirmar se vocês já já enxergam a, a minha apresentação sim já tá positivo Maravilha. Tá, maravilha pessoal, então mais uma vez, tá? é, só para, reforçando aqui, queria agradecê-los a, agradecê tá? a todas e todos por, por esse momento, a, a ideia aqui é que a gente possa conversar durante algo em torno de 35, 40 minutos, tá? é, é, é, é, acredito que é um tempo é, razoável aqui para a gente poder discutir, deixa eu, só, deixa eu só organizar aqui um pouquinho pessoal, é, a minha apresentação deixa eu só parar de compartilhar aqui só porque do jeito que eu estava querendo é, eu acredito que vocês já consigam é... então pessoal, vamos lá é, eu acredito que vocês já consigam enxergar aqui a, a, a minha apresentação é, a partir disso, a, a ideia... Eu só estou tentando é, fazer um ajuste aqui. É, eu acredito que a gente possa começar. Tá? Para hoje, pessoal, a gente é, estruturou essa apresentação. Tá? É, basicamente, a gente tem uma agenda pensada aqui do framework de privacidade e segurança da informação. A ideia é que a gente possa falar sobre o PPSI né, e, e a motivação do framework, a estruturação do guia do framework e entrar um pouco na questão da ferramenta de automação. Vou fazer só um pequeno ajuste aqui, pessoal, bem rapidamente. Vou só fazer mais uma, uma tentativa aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. E... Beleza, pessoal. Eu acredito que é, agora a gente possa seguir. Então, gente, a ideia é a gente falar, então. Eu acredito que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem. Depois, só dá um joinha aí, se alguém puder, porque eu não estou enxergando o chat aqui. A ideia, então, é a gente falar um pouco sobre é, o PPSI, a motivação, como eu disse, falar um pouco sobre a estruturação do, do, do guia, do FENOR tá? e ferramenta de automação. É, Lorisa, você me escuta? Só para ter esse feedback aí, só para que eu possa ficar tranquilo aqui é, Sim, e seguir é. aqui. Tá, eu, tá eu, perfeito. Eu, eu, tá. Então, vamos em frente, pessoal. Então, pessoal, como foi falado pelo nosso secretário especial, né, é, é, é, o Sultani, e, e pelo Fernando, a ideia hoje aqui é a gente é, dar a devida dimensão para esse tema da transformação digital né, é, dentro de uma perspectiva de equilíbrio. Né? A gente vem falando né, de, de exercer esse direito de cidadania, da de gente estar prestando os nossos serviços né, com todos os colegas do CISP né, aqui, não seria possível sem é, vocês, né, é, é, com essa coordenação do órgão central. Então, a ideia de trazer o framework aqui é, é muito dentro dessa, dessa expectativa, de, dessa ideia de poder interagir com vocês e, e compartilhar um pouco aqui do que a gente aprendeu tá, ao longo desse último ano especificamente já rodando esse framework aqui, a gente vai detalhar aqui num modelo que eu chamo de piloto, tá? um MVP, dentro de uma perspectiva da gente é, aprender, com, né, é, ver acertos ver, é, assim, identificar erros oportunidades de melhoria, então a gente cumprindo essa agenda aqui pessoal, acredito que a gente vai conseguir né, trazer aí é, é, essa visão, é, eu pediria para aqueles que ficarem à vontade, que possam abrir as suas câmeras câmeras, câmeras, é, eventualmente usar o chat para colocar algumas questões mais para o final, né, para a gente poder é, é, fechar aqui. Tá, então sim, vou falar um pouquinho do programa de privacidade e segurança da informação, por que do, do framework, falar da estrutura do guia e entrar na ferramenta. Dito isso, pessoal, a gente entra aqui, tá, dentro da o PPSI, a motivação do framework, tá. É, é bem importante vocês entenderem, tá? Em resgatar rapidamente, né? O que, que é o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, como ele nasce. Eu vou resgatar uma fala do Fernando aqui muito rapidamente, tá? Ele trouxe, né? Poxa, Léo, a gente tá indo pro 19 guia, a gente tá aí com 18 guias publicados, mas só voltando, pessoal, esse trabalho ele começa lá com a estratégia de governo digital lá em 2019. Então a gente tem um movimento sim, é, é, é, é pioneiro, tá? Aqui da SGD, corajoso também de todo o CISP, né? Com a publicação dos primeiros guias de adequação aérea. LGBT. Então, esse é um trabalho que começa lá em 19, 20, 21, 22. Em 21, a gente dá um redirecionamento para o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, criando o PPSI. Então, hoje, o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, ele abarca, pessoal, então, os 238 órgãos do Cis. Tá? e ele tem algumas estratégias que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. Muitos de vocês já é, é, têm uma visão inicial do que é o PPSI, do que é o Programa de, de Privacidade segurança e Segurança da Informação, mas a gente vem desde é, setembro, outubro do ano passado, dando essa cara, dando essa roupagem, mas deixando muito claro que é um trabalho que começou há do, dois anos antes, que vem sendo cristalizado. Bom, qual que é o objetivo, né? por que, que eu tenho o PPSI? Bom, então, para ficar muito claro, elevar a maturidade e a resiliência, em termos de proteção de dados pessoais, LGPD, e segurança da informação barra segurança cibernética dos órgãos do CISP. Então é para você, são para os 238 órgãos do CISP, tá? que nós atendemos aí é, é, é, diariamente aqui nas nossas atividades do Departamento de Privacidade segurança e Segurança da Informação da SGD. Bom, a gente tem dois grandes resultados-chave que a gente busca, né? Implementação de controles de proteção de dados, muito voltados para 13.709, para a Lei Geral de Proteção de Dados, que atinge nossas atividades do dia a dia né, no processamento dos dados pessoais e pessoais sensíveis, tá? E um segundo resultado-chave é exatamente a implementação de controles de segurança da informação, controle cibernético. Então, assim, é um grande desafio quando a gente olha para 238 órgãos né, em níveis de maturidade né, já mais avançados, intermediários e alguns no início né, dessa jornada já amadurecendo, Tá? E aí fica aquela questão: como que eu consigo atender a esses três públicos diferenciados, ou outros públicos, né, nessa, nesse contínuo né, de, de maturidade e resiliência. Então a gente pensou, então hoje o nosso programa, pessoal, ele está estruturado em cinco torres. Então, tem existe um conjunto de projetos que vem rodando nesses últimos quatro anos dentro das torres. Então, dentro da torre de governança, por exemplo, que é uma, é uma vertical que nós trabalhamos, nós temos ações voltadas exatamente para estabelecimento de parcerias com organizações públicas, privadas, com universidades, com é, é, é, é, estabelecimento de uma estrutura de governança dentro dos 238 órgãos. Aqui é o local que a gente endereça essa temática para o nível estratégico das organizações. A preocupação com privacidade e segurança da informação, pessoal, é uma preocupação da alta administração, é uma preocupação do secretário executivo, do presidente daquela autarquia, porque envolve dois tipos claros de riscos. Né? O risco de, de, de uma possível desconformidade em relação à proteção de dados pessoais previstos na LGPD e em relação a uma desconformidade em relação à segurança da informação, segurança cibernética, redundando, pessoal, no final do dia, num Possível incidente de segurança. Ou seja, existe todo um todo é um conjunto de marcos legais previsto na Política Nacional de Segurança da Informação, a PNSI, é, editada, publicada né, pela presidência da República, lá pelo Gabinete de Segurança Nacional. Então, existe, pessoal, uma série de preocupações que nós endereçamos na torre de tecnologia, desculpa, na torre de governança. Ao lado dela, pessoal, nós temos uma torre de maturidade, e é bem legal a gente falar que a torre de maturidade é exatamente onde a gente já conduz essas auto, esses autodiagnósticos, essa avaliação. Hoje, eu diria para vocês que a gente só fazendo, só dando um passo atrás, nós temos assim, duas formas lá né, que já atuamos hoje. Tá? Então, a SGD hoje ela atua em profundidade e amplitude. e amplitude é um conjunto de ações que a gente já tem, né, que eu estou comentando algumas aqui, tá? não vou esgotar isso aqui, eu quero avançar para o framework, mas é bem importante dizer que assim, a, a atuação em amplitude é, é, são ações voltadas para os 238 órgãos do CIS. Por exemplo, esse ano nós já fizemos dois grandes eventos, só para citar exemplos. Tá? Nós fizemos a primeira CyberGov, que foi uma semana, 40 horas, né, mais de 30 horas, de conteúdo, num formato online, é, na área de segurança cibernética, envolvendo os, é, é, todos os órgãos do CISP. Tá? Então, foi um evento fechado, por óbvio, com mais de 250 participantes, mas foi um evento voltado tá, para capacitação na área de segurança cibernética, nos controles cibernéticos. Tá, isso é uma coisa bem importante. Fizemos uma segunda capacitação, que foi a primeira semana de proteção de dados pessoais Gov.br, também voltadas para todo o CISP, né? Essa foi muito legal, assim, mais de 7 mil inscritos, mais de 4 mil certificados emitidos e mais de 30 horas de conteúdo. Sempre, pessoal, que a gente pensa um evento desse, a gente envolve o CISP, envolve TCU, CGU, ANPD, GSI e todas as outras agências parceiras que têm alguma ligação direta ou indireta com a temática de privacidade e segurança. Então, assim, só para dar dois grandes exemplos, inclusive a semana de proteção de dados está voltando para o ar agora depois do, do defesa eleitoral, a gente está voltando, ela ficou gravada, então vocês vão ter acesso a esse conteúdo já aqui na página da, da ENAP, né, já está disponível, né, eles estão voltando né, ao longo dessa semana. Então, assim, foi é um baita material enfrentando todos as, aqueles temas é, é, polêmicos né, ligados à a, a, a fronteira ali de privacidade e segurança da informação. Então, nós atuamos em amplitude, mas também atuamos em profundidade. Então, hoje... Hoje, pessoal, dentro dos 238 órgãos do CISP, a gente rodou o ano de 2022 é, é, fazendo um atendimento mais próximo de um conjunto de 57 órgãos que foram órgãos que foram priorizados pelo Tribunal de Contas da União. Então o TCU vem e prioriza um conjunto de órgãos que eles têm lá, o que eles chamam lá de sistemas críticos. Né? Eles chamam lá no, no Acórdão 1889 de 2020, para quem gosta de anotar, o acordo 1889 ele chama lá de sistema relevante. Aquele sistema que pode causar um impacto lá para o cidadão, pode causar é, algumas categorias, a gente vai aprofundar. Então, assim, esses órgãos, nós já rodamos esse, digamos, piloto, tá? Junto a 57 órgãos falando, desse framework que eu vou falar para vocês, numa versão que eu diria que é reduzida em relação ao todo que eu estou apresentando aqui hoje para vocês. Bom, então é importante falar: amplitude, tá? Grava isso, anota aí: amplitude tá? e profundidade. Então, a ideia, pessoal, como eu dizia, a gente tem a torre de governança, que eu já dei alguns exemplos, a torre de maturidade, foi exatamente a gente olhar para esse framework reduzido que a gente desenvolveu lá no final do ano passado, que nós já rodamos nesses 57 órgãos, Basicamente olhando, tá? É, é, olhando para assim, bom, em que, em que momento, em, em que grau é a maturidade desse órgão? Então, hoje existe um ranking desses 57 órgãos, hoje o nosso órgão, um dos órgãos mais maduros que nós temos é do ponto de vista de privacidade segurança e segurança da informação, é o Ministério da Justiça, é seguido de Banco Central, Exército Brasileiro, é, CGU, só para dar alguns exemplos, tá? A gente tem órgãos intermediários e órgãos estão no início dessa jornada. tá Então, a torre de maturidade endereça essas discussões sobre assim, pô, como é que eu consigo ter visibilidade? do meu estágio atual e, e planejar os próximos passos. Ao lado disso, pessoal, a gente tem a Torre de Pessoas, eu já dei alguns exemplos aqui, tá? Atualmente, pessoal, só para comentar com vocês, cada um de vocês que estão aqui, nós temos hoje rodando quatro turmas em paralelo, tá? Duas na parte de proteção de dados pessoais, tá? E duas na área de cibersegurança que estão acontecendo. São 114 colegas do CISP, da ponta, todos vocês. Cada órgão desses 57, for, for, nós pedimos a indicação de dois profissionais por órgão e hoje essas as turmas estão completas rodando uma termina daqui a duas semanas e outra terminando mais no final de novembro. Então nós teremos 114 profissionais tá qualificados já está no âmbito tá desses projetos que a gente vem rodando. Tá? Então, só para trazer um exemplo do que acontece dentro da Torre de Pessoas, tá? mas eu acho que é legal a gente falar aqui rapidamente. E também a Torre de Tecnologia, tá, pessoal. Dentro da Torre de Tecnologia, nós endereçamos algumas coisas bem interessantes. Nós começamos um trabalho de realizar testes de intrusão, né? ou seja, pen test, teste, nosso programa de resiliência cibernética, dentro de alguns órgãos do CISP, de maneira voluntária, por óbvio, né? nós temos verificado a resiliência dessas estruturas, nós temos prestado esse serviço, gerado relatório, identificado possíveis vulnerabilidades e a partir daí corrigindo junto com os órgãos tá? então isso é um trabalho bem bacana a parte de phishing pessoal, nós estamos com um trabalho já é, é, é, em fase de estruturação para entregar esse pacote para cada um dos DTIs, cada um dos órgãos para que vocês possam né, eventualmente aplicar né, essa é, uma campanha de phishing ou seja, com uma fase de sensibilização, uma fase de execução da campanha e uma, um, uma pós-ação verificando o quão efetivo está sendo, hoje pessoal o, o, o phishing é um dos principais vetores que a gente tem ligado à questão de incidentes de segurança, principalmente quando a gente fala de incidentes de ransom, né? ou seja, esse sequestro né, é, desses dados das organizações públicas e privadas, nós temos como vetor inicial, né, aquele primeiro contato ali o phishing, que é largamente utilizado hoje né, como uma estratégia, como uma, uma, uma técnica tá, é, é, pelos criminosos então a gente vem aí agora é, para um momento muito né, o mês de novembro, eu diria que é um mês que requer muita atenção de vocês né? a gente está começando aí um período de Copa do Mundo a gente está começando aí agora um período de Black Friday, né, é, promoções pelo Mundo, né? Então é muito comum você receber links com promoções. Então, assim, é um momento de a gente estar muito, muito atento para evitar clicar naquele link, para evitar ali ter a sua máquina infectada e, a partir dali, né, comprometer, eventualmente, uma rede inteira. Então, nós, como gestores de redes, responsáveis pela segurança, pela parte de privacidade, temos que orientar muito, né, muito, muito, muito. Então, só para dar dois exemplos da torre de tecnologia, o que está que acontecendo, nós temos outras questões, tá? E a torre de metodologia, como eu disse, nós já rodamos um primeiro framework, tá, pessoal? Essa versão simplificada do framework que a gente vai apresentar para vocês aqui, tá? Mas mas nós já rodamos. Então, hoje, o nosso framework, essa versão simplificada junto aos 57 orgs, nós trabalhamos com sete controles. Então, a gente trabalhou com dois controles de conformidade, que era o que a gente chamava controle de conformidade em relação à privacidade e segurança da informação, e cinco controles, tá, pessoal? Muito voltados ali para o que a gente chama ali de higiene cibernética, né? Que é a parte ali, por exemplo, né? É, é, controles ligados à política de backups, né? É, ligado a controle de acesso à gestão de vulnerabilidade, inventário de ativos, né? De hardos, né? É, e software, tá? E também a parte ali de auditorias de logs, tá? Então a gente focou nesses sete controles, alinhamos isso com o TCU, com a CGU lá no final do ano passado e rodamos muito bem, obrigado. Foi muito boa essa análise com esses 57 órgãos, já damos parabéns a muitos colegas que estão aqui acompanhando hoje esse webinar, tá? Então eu poderia dizer assim: é, eu tinha uma quantidade X do, do primeiro diagnóstico quando nós fizemos lá é, é, em janeiro, fevereiro e março desse ano e nós crescemos, pessoal, em mais, mais de 60% o número de controles já implementados, nós acabamos, estamos recebendo agora o terceiro diagnóstico. Então a ideia aqui hoje é dentro da torre de metodologia falar um pouco para vocês tá sobre como é que foi esse resultado e mostrar o framework completo. Dessas lições aprendidas que nós tivemos ao longo desse um ano, nós criamos esse framework de maneira completa, tá, que vai endereçar todas essas nossas preocupações de proteção de dados e segurança da informação. Aqui do lado direito, pessoal, a gente destaca algumas iniciativas, eu não posso aprofundar aqui por causa do tempo, mas só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem aí, né, já rodando como o projeto, está com previsão de lançamento da versão piloto do MVP, o nosso CISC, né, o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital, para os 238 órgãos, né? então já temos lá um diagnóstico gerado, nós temos uma consultoria contratada, nós temos é, um parceiro internacional, uma instituição não governamental, né? é, o, o, o BID apoiando esse nosso projeto, acreditando no nosso projeto, né? então a gente tem aí um, um, um, um, um centro de coordenação exatamente para aquele dia que eventualmente o órgão tiver uma dificuldade, hoje nós já fazemos, pessoal, um, um trabalho muito bacana de monitoramento de vulnerabilidade junto aos 238 órgãos é, do CISP, nós ficamos monitorando orandos, né, os, os nossos sistemas o tempo todo, os mais de 4 mil serviços, vira e mexe, eu entro em contato com um colega de voce, um de vocês, um DTI, um coordenador geral de tecnologia, ele fala cara, olha, eu estava vendo esse sistema aqui, seria interessante a gente verificar, a gente identificou uma possível vulnerabilidade, né, vamos fechar essa porta, vamos corrigir isso aqui, então já existe esse trabalho, o que a gente está fazendo é formalizando isso no centro, é, na mesma linha, tá, nesse mesmo, é, nesse mesmo pacote junto ao BID, a gente tem um centro de excelência em privacidade, é onde estão rodando essas 114 capacitações que eu acabei de citar, é onde foi gestado, foram gestados essas duas semanas de capacitação que eu comentei com vocês. Então tem uma série de iniciativas que estão rodando, tá, pessoal? Tudo para esse ano, tá, o centro, a gente já, já iniciou os trabalhos, a gente tem agora um plano de ação com serviços do centro, as ferramentas que serão utilizadas, a capacitação das pessoas que trabalham no centro, já estão acontecendo. É, é, é gerúndio, é futuro? Não, não, tá acontecendo agora. Resposta incidente, a gente tem uma turma rodando agora. Ah, tem um teste, a gente tem uma turma rodando agora. Então, assim, é, é muito interessante que, assim, isso já saiu do papel há muito tempo, isso está bem acontecendo, como eu estou dizendo aqui, tá? A gente já tem esse, esse, esse autodiagnóstico, que é o último item aqui em verde, né? Essa, esse CSA, né? Que é bem importante falar. E aqui, pessoal, o nosso framework, que é o objetivo, então, dessa nossa conversa aqui de hoje, tá? Então, você vê que a gente tem ações estruturantes, né? O framework, eu sempre falo isso, né? Para os times aqui, para o pro para Rogério, pro Romário, para os colegas aqui do, do departamento, Valorizo, o pessoal que se envolveu diretamente todos os times, né, o Yuri, ou seja, todo time é o coração do PPSI, porque ali a gente estabelece, pessoal, um conjunto de controles e medidas que vão balizar o trabalho de vocês na ponta, assim, cara, vai dar um senso de direção. E o mais legal é que a gente teve o cuidado de conversar com o TCU, o CGU, mostrar, discutir, né, conversar com o GSI, conversar com a NPD, ou seja, conversar com esses atores, falar assim, olha, a gente está pensando nesse trabalho, a gente está seguindo esse caminho, a gente quer atender os nossos 238 órgãos, então a gente está muito animado com o resultado desse trabalho, sabendo, tá, pessoal, que é uma versão 1.0, né, e a partir disso, como sempre, como tudo na vida, a gente vai receber as sugestões de vocês, receber é, é, aquelas críticas construtivas e aperfeiçoar o nosso trabalho. Dito isso, pessoal, assim, como é que nasce esse freio? do por que da necessidade. Então, acho que a primeira coisa que vocês têm que entender aqui, pessoal, que eu acho muito importante, a gente não vê essa discussão, tá, seja no âmbito privado, público e até acadêmico, ainda, tá? A gente já aqui vem discutindo isso há muito tempo. É, nós entendemos que as temáticas de privacidade e segurança da informação não são dissociadas, não podem ser abordadas de forma dissociada. Dentro de um... De, de um de um panorama estratégico, ou seja, que eu tenho que olhar para uma organização pública que tem uma missão institucional, que é entregar as políticas públicas para o cidadão, se eu começo a segmentar demais essas temáticas, eu tenho um sério risco de ter descontinuidades, de ter áreas é, eventualmente não atendidas, e a partir daí a gente começa a é, é, é, aumentar a nossa área de exposição. Então hoje, quando a gente olha para a temática de privacidade e segurança da informação, para a gente está muito claro. Aqui, como órgão central, a gente faz essa discussão o tempo todo com outros atores, assim, eu não asseguro privacidade sem camadas de segurança. Então, assim, essa temática a gente repete isso o tempo todo, ou seja, não vou conseguir fazer a proteção de dados pessoais se não tiver algumas camadas de segurança. Você pega a LGPD, em alguns artigos, ela sinaliza sobre essa necessidade de, de camadas de segurança em relação aos dados é, é, é, pessoais, né, do cidadão, né, de uma maneira geral. Qual a motivação então, pessoal? Bom, primeira motivação que eu poderia dizer para vocês, assim, é, além das questões normativas, tá, pessoal, é, no campo, no, no plano teórico, é, a, a primeira grande motivação é você começar a endereçar controles e medidas de maneira uniforme em todo o CISP. É você começar a gerar é, é, é, é, uma base é, é, é, consistente ao longo dos anos. Você começar a priorizar os recursos, né? pessoas, tecnologia, processo dentro das organizações de uma forma organizada. Quando você estabelece é, é, um baseline, ou seja, essa linha de base que é o framework, você começa a dar um senso de direção para as organizações, dentro da perspectiva de é, é, é, otimizar o uso dos nossos recursos, né? que por vezes já são é, recursos é, é, é, que são, é, que precisam ser utilizados de maneira é, é, muito otimizada, então quando você começa a dar continuidade, tá, então assim, é, no, nesse plano teórico, tá, pessoal, nesse plano, é, a, a ideia de padronização, a ideia de estabelecimento de uma linguagem comum de privacidade e segurança, tá, junto aos órgãos de controle, inclusive, isso foi construído, né, a gente teve o cuidado, né, de disponibilizar esses materiais, falou, gente, olha, está aqui, vocês querem fazer contribuições, querem participar, estamos à disposição, queremos ouvir vocês, então hoje está muito claro para os órgãos de controle, tá? qual que é a linha que a SGD adota. E aqui, só para reforçar essa questão normativa, porque eu falei dos órgãos de controle, a gente tem muito claro que a nossa EGD, lá de 2020 né, Ela já sinaliza um objetivo 10 implantação da LGPD e também a garantia da segurança das plataformas digitais a gente além de estar atendendo isso aqui a gente também tem esses acordos do TCU um aqui que é muito conhecido de vocês é o 1889 que foi esse trabalho junto aos 57 órgãos dos sistemas informacionais críticos e recentemente pessoal a gente tem dois acordos muito importantes quem não sabe pode tirar foto, pode pintar a tela, que é o 1384, que trabalhou o diagnóstico do grau de implementação da LGPD, um trabalho feito lá pela SEFT, do TC1, um belo trabalho, tá? E da mesma forma, pessoal, o, o, o mapa... Tá, de cibersegurança, que acabou de sair recentemente. Poderia listar outros aqui, tá mas eu só estou trazendo, pessoal, é para dizer assim, cara, é papel da SGD fazer o trabalho, estabelecer um padrão. Né? A gente traz um pequeno trecho aqui do acordo, falando, olha, vocês devem pensar, né e a gente já vem fazendo isso desde 2019, com nossos guias, né buscando dar uma direção é, é, para o CISP, dentro essa ideia de colaboração que a gente busca com vocês o tempo todo. Então, existe uma motivação para a gente ter um framework ligado a essa questão. E como é que a gente pensou, pessoal, e, e, e em atender e conseguir, pô, beleza, vamos ter um framework, como é que a gente pode chegar, isso é um baita desafio. Bom, a primeira grande sacada, pessoal, antes de eu falar da estruturação do guia em si, é, a gente sempre fala que, cara, a gente tem que usar, é, a gente tem que fazer MVP, a gente tem que fazer piloto, a gente tem que fazer prova de conceito, porque a gente fala assim, a gente tem que errar rápido e errar pequeno. Então, a gente precisa, pô, estabelecer um caminho, estabelecer uma forma de trabalhar. E assim nós fizemos ao longo de 2021. Então, o que vocês estão vendo aqui é o amadurecimento de um trabalho de mais de um ano, tá? De todos os times aqui do departamento, de toda a SGD, de vocês do CISP, desses 57 órgãos recebemos contribuições o tempo inteiro, o ano inteiro. Léo, ajusta aqui, isso aqui não está legal, isso aqui não está muito claro, vamos fazer esse trabalho. Então, assim, isso aqui é o resultado do trabalho de vocês, né? Não é o nosso trabalho exclusivamente. Então, a ideia, então, acho que a primeira grande sacada é o seguinte, né? Nós pensamos, estruturamos, né? É, é, um MVP. Então, a gente rodou ao longo desse ano, assim, com resultados muito incríveis, pessoal, assim, né? O aumento do número de controles, é uma redução significativa no número de incidentes, tá? a gente tá, fica impactado. O, o quão os órgãos, né, de ver o quanto os órgãos vêm amadurecendo nessa questão de proteção de dados pessoais é, e segurança da informação, mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações a gente vem avançando. Como é que está estruturado então esse guia, como é que está estruturado esse trabalho? Hoje, pessoal, então assim bom, eu queria ter uma visão, tá, então já assim, já vou adiantando, dando um spoiler aqui rapidamente, a ideia, pessoal, é que no final aqui desse nosso bate-papo, a gente vai avançar mais um pouco, assim, um pouquinho depois da hora, mas é importante tá, porque é, é, é, vai ser muito importante para vocês, a gente já vai publicar Publicar né, é, é, é, o guia, publicar as ferramentas que a gente já vai falar, a gente vai disponibilizar esse link. Então, você já vai ter acesso completo a todo esse material ainda hoje, no iníciozinho da tarde, você já vai estar tá podendo acessar. Bom, objetivo: propor as instituições públicas diretrizes no sentido de auxiliar a identificação, o acompanhamento e o preenchimento das lacunas de privacidade e segurança. Ou seja, a gente precisa ter um norte, né? Presentes na instituição com base nos controles. E aí eu cito aqui, pessoal, só para mostrar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas assim, a gente pegou o estado da arte é, é, fora do Brasil, no Brasil, se a gente olhou para todos os normativos. Tá, aqui eu cito o CIS, né o pessoal aqui que é muito voltado para a segurança, conhece o CIS hoje, o CIS 8, né, é, é, é um padrão é, uma, é um padrão ouro né, no mundo hoje quando você pensa a parte de segurança, da mesma forma o NIST né, com o seu framework de segurança também, é, o seu framework de privacidade, usamos ISO, ABNT, ou seja, a gente fez um compilado tá, e buscamos desenvolver para a nossa realidade de CIS o que seria então esse guia. A, a, a elaboração foi conduzida por, pelas torres de metodologia e maturidade do departamento, né, em contribuição com todas as torres, com todo, toda a SGD e todo o CISP, tá? E a organização do guia, ele está organizado dessa forma aqui. Então, pessoal... São oito capítulos, tá? Cinco anexos, é muito legal, tá? É um trabalho completo, ele beira aí 170 páginas. Né? É, seguramente poderia ser uma dissertação de mestrado, poderia ser é, é, um relatório de consultoria. Né? Então, assim, hoje eu diria que vocês vão encontrar aqui um passo a passo bastante claro de como implementar o framework nas suas organizações. tá? Então, a gente vai começar a avançar aqui. Então, tem um capítulo que fala de fundamentação, assim, pô, quais as fundamentações para se criar esse guia? Pô, já existe lei, já existe norma, já existe portaria, eu devo mesmo fazer? Tem uma corte? Será que isso aqui não é um luxo? Será que é necessário? Sim, pessoal, é necessário você ter um framework, por essas razões que eu já comentei. Mais à frente, eu vou falar um pouco mais dos benefícios de se ter um framework, Tá? Falamos dos controles de estruturação básica, isso aqui é uma grande sacada, alguns órgãos precisam avançar nisso, eu vou falar o que é esse controle de estruturação básica, em algum momento a gente chamou ele carinhosamente de controle zero, tá, dentro de uma perspectiva de você precisar montar uma estrutura básica de segurança da informação e privacidade, depois entramos em controles de cibersegurança, exclusivo de cibersegurança, controles de privacidade, tá, temos um capítulo voltado para assim, como é que eu implemento isso? Beleza, Léo, você falou que existe esse controle de segurança existe esse aqui de privacidade, como é que eu implemento? Então, a gente vai falar como implementar. Vamos falar da parte de maturidade, nós desenvolvemos ferramentas, tá, pessoal? Você vai conseguir fazer análise da sua maturidade, ou seja, semana que vem você pode mobilizar o seu time, você vai conseguir ter uma visão né, do órgão, vou falar um pouco mais, Vamos falar da tal ferramenta que eu citei aqui de acompanhamento da implementação do framework tá? e considerações finais aqui trazendo alguns benefícios, tá, pessoal? Vou avançar aqui um pouco, mas aquelas dúvidas, tá? Eu não estou vendo o chat aqui, vocês podem ir colocando, o nosso time está acompanhando aqui no final, a gente escolhe algumas ali, tá? Para a gente falar. Bom, a fundamentação, pessoal, assim, é, é uma parte muito rápida, tá? A gente vai poder, eventualmente, disponibilizar esse material para vocês aqui também. Eu acho que essa apresentação, junto com a gravação. Mas só para chamar a atenção de vocês, aquele básico, tá? Por que, que o framework, né, esse conjunto de controles e medidas, né, é, é, é, é a, a nossa frase de trabalho aqui, não há privacidade sem segurança? A gente repete isso aqui o tempo inteiro, em todos os lugares que a gente está, com todo mundo que a gente fala. A gente fala isso aqui no Brasil, a gente fala isso fora do Brasil, porque a gente tem uma visão muito clara da necessidade de integração dessas duas áreas dentro das organizações, como um risco estratégico da organização. Bom, é, normas legais de conformidade, LGPD, normas do GSI e a Política Nacional tá, de Segurança da Informação. Eu acho que aqui está muito claro, a 13.709 de 2018, né, o nosso decreto de 2018 que instituiu lá a PNSI, já tem uma, uma quantidade enorme de normas falando, cara, precisa estabelecer controles e medidas de segurança tá para proteger os dados pessoais, para proteger os dados das organizações, para proteger os ativos das organizações. Além disso, pessoal, a estruturação básica de gestão e privacidade e segurança da informação, que são, aquelas, é, é, são aqueles papéis, tá, pessoal, que já são desdobramentos de normas, e, assim, e, e, e a preocupação e o alerta junto aos órgãos, isso aqui são coisas que já deveriam estar implementadas em todos os órgãos, porque são decorrências tanto da LGPD quanto da PNSI. Por exemplo, o dirigente de TI, o gestor de segurança, o responsável pela unidade de controle interno, o comitê de, de, de segurança da informação, a ETI, o encarregado de proteção de dados e a política de segurança da informação. Essa é a nossa estrutura básica de gestão. É isso que nós chamamos de controle zero. Isso que nós olhamos falando, cara, isso é o mínimo que o órgão tem que ter estruturado para ele começar o dia. Ou seja, para abrir aqui, para iniciar as atividades aqui na SGD, eu deveria ter, né, esse dirigente de TI, né? nós temos aqui o dirigente de TI, é o gestor de segurança, eu desempenho esse papel, você tem aqui é uma, uma unidade de controle interno, no nosso caso do Ministério da Economia, ou seja, você tem uma estrutura que caso você precise eventualmente implementar controles, discutir as temáticas de proteção de dados, você tem as pessoas ali minimamente designadas e o principal qualificados, eu acabei de falar, tem 114 pessoas nesse momento, rodando aí, muitos de vocês, inclusive, devem estar fazendo um curso aqui com a gente, porque tá? a gente está capacitando as pessoas, ou seja, esses 57 órgãos, no mínimo, vai ter duas pessoas, uma de segurança e privacidade, recebendo ali, né, digamos assim, uma qualificação de, alta, de ponta, de, de padrão internacional, para falar, cara, isso aqui que é segurança, isso aqui que é um instante de segurança cibernética, isso aqui que é proteção de dados, isso aqui que é, pro, é, é processar dados pessoais, isso aqui que é um RIPD, ah, isso aqui que é um inventário de dados pessoais, ou seja, as pessoas estão sendo qualificadas. É essa estrutura básica que a gente está mirando no primeiro momento e os 238 óculos precisam ter essa estrutura estabelecida. Além disso, pessoal, abordagem de controles, né, implementação de cibersegurança, né, como eu disse aqui. Então, a gente focou no CIS. né? Tem um negócio bem bacana, né? o CIS é, com, com a pegada de privacidade. A gente teve esse cuidado também. Grupos de implementação do CIS, vocês vão ver que eu vou falar né, desse, dessas camadas aqui. E a parte de abordagem de controles né, de privacidade. E aqui, uma série de ISOs aqui que embasaram é, o nosso trabalho. Só para citar algumas, a 29100, a 151, tá, só para dar alguns exemplos aqui. Então, pessoal, é um trabalho robusto. Então é um trabalho de mais de um ano, é um trabalho onde você tem horas e mais horas de dedicação dos nossos times técnicos aqui, de vocês que foram consultados, que foram é, que trocaram muito com a gente. Pô, vocês estão esquecendo de tal coisa, né? A gente pegou alguns órgãos para validar o piloto ali, né? Aquelas amostras ali, né? Ministério da Justiça, Banco Central, a gente foi, Ministério da Educação, é, a gente foi interagindo com alguns órgãos, dentro dessa perspectiva de ir validando o trabalho né, do nosso MVP. Beleza, aliás, eu entendi a fundamentação, você está falando demais. Vamos para frente. Capítulo 2, pessoal. Então a gente começa aqui com a estrutura estrutura básica em privacidade e segurança da informação. Então, aqui, pessoal, é, é exatamente, né, olha que legal, é, é garantir, pessoal, que essa conformidade básica relativa aos atores essenciais para a condução do framework. Então, esse framework, ele só vai funcionar lá no seu órgão, lá na sua universidade federal, lá no seu instituto federal, lá no Banco Central, lá no MEC, lá no Ministério da Justiça, aqui no Ministério da Economia, se eu tiver essa estrutura mínima rodando. Se eu tiver o dirigente de TI nomeado lá, o, dire o, o, o diretor de tecnologia, o coordenador geral, se eu tiver o gestor de segurança, se eu tiver o responsável pela unidade de controle interno acompanhando o programa, né, eu não me apresentei muito rapidamente, muitos de vocês já me conhecem do dia a dia, né? É, é, eu sou auditor da carreira de finanças e controle, tá? É, Tesouro CGU tá, é, nos últimos 15 anos, e passe, é, passei 14 anos como é, trabalhando na área de governança, segurança da informação no Exército Brasileiro, então já se vão em quase 30 anos, e sempre, sempre, sempre, por onde eu passei, quando você não tem essas estruturas minimamente é, é, estabelecidas, você tem dificuldades de fazer esse trabalho inicial. Então, assim, pô, o... o, o, o... A figura, pessoal, do assessor de controle interno ele é muito importante, a figura desse comitê de segurança para a gente escalar esse assunto. Geralmente, pessoal, quando a gente fala do PPSI nos órgãos, nosso secretário Fernando, a gente fala com o secretário executivo, secretário executivo adjunto, você fala, cara, isso aqui não é uma coisa só do DTI, não é só do encarregado de proteção de dados, não é do, do assessor de controle interno, esse cara não está na gestão, ele está fazendo acompanhamento. É sua, é do, é do titular da pasta, é do presidente da autarquia, ou seja, é daquele, é daquele nível máximo, então, assim, essa estrutura, pessoal, a gente trabalha no capítulo 2, dá algumas dicas, a gente ajuda como órgão central, é, é, levando, tá? Recentemente, o Leonardo Sultana, que vocês conheceram agora há pouco, mandou um ofício para todos os secretários executivos e presidente de autarquias, falando: olha, o seu órgão evoluiu, fizemos uma nota técnica individual, vocês receberam assim: olha, lá em janeiro você tinha esse patamar aqui de maturidade, agora em agosto você tem esse aqui, você evoluiu é, é, é, três medidas, você evoluiu tantos controles. Cara, a recepção dos órgãos foi muito boa, porque que a gente direcionou para o secretário-executivo, falando, olha, esse é um tema estratégico, é um tema que tem que ser tratado com toda a organização, é um tema transversal. Então, capítulo 2, a gente foca nisso, tá? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal, de como vai aparecer para vocês. Controle zero, estruturação básica de gestão de privacidade e segurança da informação. Cara, isso é a primeira coisa, você acabou a live aqui, acabou o webinar, a é, tarde baixou pede uma agenda com o secretário-executivo, pede uma agenda com o seu DTI, pede uma agenda, reúne ali o, o, eu chamo aqui carinhosamente, o quadrado mágico, né? É o encarregado de proteção de dados, o assessor de controle interno, o DTI, o gestor de segurança, reúne esses atores que o secretário-executivo falou, olha... Existe o framework da SGD, existe medidas de estruturação básica. Gente, o TCU e a CGU acompanham isso com a gente, eles ajudaram, né? É, assim, as próximas fiscalizações do TCU, né, 23, 24, 25, né? E CGU, claro, sem, não estou falando em nome deles aqui, tá? Mas assim, a gente vem alinhando com eles, assim, qual que é o padrão que eles vão olhar pelos próximos anos, né? Dentro de uma ideia de evolução, tá? É o nosso framework. Por quê? Porque eles já vem batendo nessa tecla há muito tempo, essa necessidade de estabelecer padrões mínimos. Então, aqui é só um exemplo para vocês, tá, pessoal, do que é. Né, o órgão nomeou a Autoridade Máxima de Tecnologia da Informação. E aqui do lado, pessoal, inclusive tem a questão legal. Se você não sabe, ah, pô, tem uma IN lá é, da SGD que diz que tem que ter lá é, esse gestor. O órgão nomeou o gestor de segurança da informação, só para dar alguns exemplos para vocês, isso vai estar tá lá no anexo 3, tá? Então é bem importante vocês conhecerem. Capítulo 3, pessoal, aqui a gente mergulha agora tá dentro dos nossos controles, é bem importante isso, tá? Só um minuto, pessoal. É bem importante porque assim, volta aqui. Aqui é aquilo, é a estruturação básica, ou seja, eu montei a minha base para começar a rodar o framework. Pô, olha, a gente já tem um encarregado, mas não tem um gestor de segurança. Ah, tem um gestor de segurança, não tem um encarregado. Tem um gestor de segurança, tem um encarregado, mas não tem etir, cara. Tem que correr, a gente está à disposição para apoiar, para ajudar, para discutir os melhores caminhos, estratégias para como fazer. Ah, Léo, eu preciso de tal coisa. Cara, a gente tem apoiado os órgãos, a gente tem trazido capacitação, a gente tem ajudado, a gente tem assumido algumas atividades. Vocês vão ver mais à frente, a gente tem guias com passo a passo de cada controle. Tá? Então, dito isso, pessoal, a gente avança um pouco, então, para o capítulo 3. tá? É... Capítulo 3, pessoal... Gente, até aqui, tá tranquilo? Lóris, vocês estão me ouvindo bem? Imagem, tá, tá tranquilo? Tudo certo, tudo certo, Léo. Então, tá, maravilha, imagem, obrigado. Som, ótimo. Tá, maravilha, gente, obrigado. É porque eu tô sem um retorno aqui, aí eu fico com essa dúvida. Tá, vamos em frente, então, pessoal. Quando eu olho aqui no capítulo 3, tá? São oito capítulos, né? Que a gente conversou agora há pouco. O que que acontece? Olha só que coisa legal. Então, a gente tem um capítulo específico para tratar de controles de cibersegurança. Então, nós usamos como base o CIS-8, então a gente tem 18 controles. Léo, segunda-feira eu vou ter que ter 18 controles? Não. Não. Isso é um processo de crescimento. Nenhuma organização, nem as organizações privadas tem todos os controles da noite por dia, isso é um trabalho, às vezes, de meses, de anos, é um trabalho de amadurecimento, mas você precisa ter um norte, você precisa ter um caminho, você precisa ter um padrão, você precisa saber que quando você for desenhar o seu PDTI, né, o seu plano de diretor de tecnologia, que você for priorizar os seus recursos, você vai ter, pô, cara, já está aqui o caminho, o que eu preciso priorizar aqui para 23 até 2026, são esses controles, quando eu vou pensar segurança, são esses controles que estão estabelecidos pelo órgão central. Então, assim, a ideia aqui é que a gente tenha um padrão. Então você vai encontrar lá no nosso capítulo 3, ou seja, os 18 controles como é que ele está organizado? Geralmente tem um contexto do objetivo do controle, por que implementar esse controle? Por que, que eu colocar, fazer um inventário e controle de ativos institucionais, ativos corporativos, vai trazer mais segurança? Aí vem uma explicação, a aplicabilidade e as implicações de privacidade, olha só que legal, além de, de, de implementar o controle de segurança, a gente já teve o cuidado de falar, cara, mas quando eu implemento um controle de segurança, que eu fico monitorando né, um, um, um, um notebook, por exemplo, de um, de um colaborador, de um, de um gerente, de um, de, de, de, de um, de um analista, você Será que eu estou coletando dados pessoais desse colega? Será que eu estou coletando os logs da máquina dele? Será que eu deveria dar ciência a ele sobre essa questão? Ou seja, existe um guia do CIS que só fala isso. Olha, é, implicações de segurança né, é, com a perspectiva de privacidade. Então, a gente teve esse cuidado também. tá? Aí tem aqui um Fique Atento, que aí é uma sessão onde a gente já traz... Olha só, cara, você vai implementar esse controle? A SGD já fez um passo a passo, ou seja, eu já tenho o um passo a passo de como implementar... Aquele controle. Não tenho para os 18, mas os principais nós já temos. Então, vai facilitar demais. E aí, o anexo 4, pessoal, ele lista para a gente tá, exatamente quais são essas medidas. Então, assim, sempre a, a organização básica é controle, e o controle ele se divide num conjunto de medidas. Vamos em frente. Dito isso, pessoal, aqui é só um exemplo tá, da parte de cibersegurança, controle, inventário e controle de ativos adicionais. Cara, por que implementar? As instituições não podem defender aquilo que não está mapeado. Olha meu Deus, eu fui DTI, pessoal, na ponta, igual vocês que estão aqui, fui coordenador, passei por todos os papéis, né, fiquei no Tesouro Nacional 5, 6 anos, depois estive na Presidência da República, Ministério da Justiça, Governo do Distrito Federal, Conselho Nacional do Ministério Público, cara, já apanhei muito na ponta, assim, às vezes, por não ter um padrão estabelecido, por não saber por que, que eu estava implementando aquele controle. Mas fica muito claro, pessoal, é, quando você vai ficando mais experiente, que você mapear os seus ativos é o passo inicial para você saber, cara, onde estão meus ativos? O que está que pendurado na minha rede? Como é que eu protejo a minha rede? Poxa, é, eu tenho ambiente em nuvem, eu tenho ambiente em cloud. Ah, agora a gente teve né, uma expansão dessa nossa fronteira digital com as nossas VPNs, né? Ou seja, as pessoas estão trabalhando no formato remoto ou híbrido, né? Aumentou, assim, aumentaram os nossos desafios. Então você tem isso mapeado, as pessoas hoje, pessoal, elas levam seus dispositivos, né? para a organização, e chega lá e conecta na nossa rede. Como é que eu controlo isso? Como é que eu trabalho essa questão? Então, assim, só para dar um exemplo, pessoal, de um controle trivial inicial, mas que é muito importante, muitos de vocês já vêm fazendo um belo trabalho, implementando, mapeando, né? Então, assim, olha só que legal, aqui embaixo tem uma seção, fique atento, modelo de política de gestão de ativos da Você você já tem um modelo nosso, pronto, você vai clicar aqui e já vai fazer o download ali do passo a passo, como fazer sugestões, eventualmente, a gente é, é, é, sempre pode discutir tá, é, é, é, é, é, essa fase de implementação. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, tá, e é bem legal, pessoal, que muitos de vocês aqui já devem conhecer as funções do NIST, identificar, detectar, proteger, responder, mitigar. Então, assim, quando fica claro aqui, essa tabelinha vai estar tá lá para vocês. Primeira medida, dentro da função do NIST, identificar a medida. O órgão estabelece e mantém o um inventário detalhado de ativos E aí eu explico para vocês o que é a medida. Estabelecer e manter o um inventário preciso, detalhado e atualizado. Pô, Léo... Bacana, né? Mas eu já tinha visto isso no CIS, a gente já começou um trabalho, vocês estavam falando disso. A gente publicou a nossa primeira versão do, do CIS lá no final de 20, né? A 7.1 ainda, hoje já está na 8.0. Beleza, mas vocês vão ver que a gente fez isso para cibersegurança e também para a parte de proteção de dados pessoais. E o framework ficou junto, a gente tem esse olhar é, é, conjunto, então aqui eu acho que é uma coisa bem clara aqui. Aqui, pessoal, já indo para o capítulo 4, tá? eu estou tô, tô avançando aqui de maneira vigorosa, mas é porque a lógica é muito parecida. Então, a gente conseguiu estabelecer 18 controles para trabalhar a parte de cibersegurança, tá? E aqui vocês vão ver, pô, cara, você começa com o inventário e controle de ativo e termina lá com teste de invasão, que é o estado da arte, né? Aquele é aquele processo mais refinado de testar a sua resiliência, né? Você contrata uma empresa, a SGD vem fazendo esse trabalho. Hoje a gente já passou por alguns órgãos, já entregamos relatórios, hoje a gente está atualmente dentro de um órgão neste momento, tá? Então assim, esse trabalho já é ali aquele refinamento de você já ter passado por outros controles. Beleza. Dito isso, pessoal, capítulo 4, controle de privacidade. Meu Deus, isso aqui, cara... Gente, isso aqui eu brinco, né? É, é, sempre foi meu sonho, né? Desde que eu ouvi falar de, é, de lei de acesso à informação em 2011, marco civil da internet em 2014, comecei a discutir, implantei um programa de privacidade lá no Conselho Nacional do Ministério Público, junto às unidades de todo o Ministério Público, o meu sonho era ter esse framework aqui pronto. Porque eu ficava, cara, como é que eu vou interpretar o que está na LGPD, mas a, a, a gente não tem ainda uma regulamentação da NPD em relação a esse ponto específico, como é que eu trabalho? Ah, já existe os guias da, da, da SGD. Cara, nós consolidamos num conjunto, tá, pessoal? que vai do, né, do o, o, cibersegurança do controle 1 a 18 e aqui do controle 19 a 31, nós temos um conjunto de controles que vai trabalhar, inventar e mapeamento de dados pessoais, finalidade de hipóteses legais, né, as 10 hipóteses previstas lá na LGPD, a parte de governança política, chegando, chegando até a segurança aplicada à privacidade. Então, a gente varreu isso aqui, mesmo modelo, pessoal, mesmo modelo lá do CIS, contextualização do objetivo, por que implementar, fique atento. Deixa eu só deixar vocês aqui bem felizes, pessoal. Vocês não vão encontrar isso no mundo privado, não vão encontrar isso fora do Brasil, essa, esse trabalho conjunto da forma que a gente buscou apresentar aqui. Porque aqui a gente trouxe, a gente levou ao extremo aquilo que a gente acredita, que é trabalhar privacidade, proteção de dados pessoais e segurança da informação de maneira conjunta. Então, no mesmo framework, você tem essas duas abordagens. Você vem ali implementando a parte de cibersegurança, mas chega um momento então, tem um capítulo somente para falar. Como é que está estruturado? Muito parecido com o outro, tá, pessoal? Você vai dar uma olhada aqui. A mesma coisa. Por exemplo, inventário e mapeamento. Operações de tratamento de dados pessoais por sistema, produtos, processos, serviços. A gente coloca por que implementar? Ah, o artigo 37 da LGPD. Cara, e olha só que legal, você já vai trazendo camadas de conformidade para o órgão em relação à LGPD, em relação ao acompanhamento né, proativo da NPD, que eles têm feito um excelente, um belo trabalho. Vocês já vão ficando conforme com o GSI, que faz um belo trabalho também lá com a Política Nacional de Segurança e Informação, ou seja... Você implementando os controles, você vai trazendo camadas de conformidade, mas mais importante, você vem trazendo, você vem aumentando a sua maturidade, a sua, a sua resiliência para que a, seu, para que a sua operação não pare. Ou seja, para que você consiga, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, continue funcionando. Joia, pessoal? Então aqui eu trago um exemplo para vocês, só mostrando... Cara, que legal, Leão. Pô, Então, é verdade, né? Então, existe lá um, um checklist, uma listinha, existe um caminho. Sim, pessoal, existe um roteiro. Por exemplo, é 19.1, inscrição da medida, identificar, né? Ou seja, que é a função niche, né? A organização documento, sistema, serviço e processo que trata os dados pessoais. Aí eu trago a referência, pessoal, legal, que fala por que, que você tem que fazer isso. Então, a gente veio colocando. Então, existe um trabalho, tá? Por isso que o, que o framework é tão robusto, né? E você vai encontrar. Beleza, pessoal, isso aqui, Léo, ficou muito teórico, é muito bacana, mas eu quero saber, no final do dia, como que eu vou implementar isso aqui. Bom, se você fez o dever de casa, a estruturação básica foi pensada. Ter o um encarregado nomeado, ter o um gestor de segurança, ter um ETI, ter lá o seu DTI, tá? O, o, o seu assessor de controle interno, né, ciente do programa, nós falamos, pessoal, eu falo com 57 colegas desses órgãos que rodaram com a gente esse MVP em 2022. tá? Então, assim, esse cara tem que estar tá acompanhando, ele tem que estar tá contribuindo, pô, gente, o que tá pegando? Vocês estão conseguindo? Estão avançando? Quer que fala na CGU? Quer que fala no TCU? Quer que fala na SGD? Então, assim, basicamente, pessoal, a implementação, a gente tem dois anéis aqui, quando você olha para isso aqui, a gente estabeleceu aqui para fins organizacionais, tá? um sistema de controle interno, né, com primeira, segunda e terceira linha de defesa, tá? Essa estrutura de governança do PPSI dentro do, dos órgãos, tá? Esses 57 órgãos já nos avisaram, né? Lá atrás, em janeiro, quem, eram essa, quem compunha essa estrutura. Eu, basicamente, pessoal, tenho um, um anel externo aqui, tá? Que cabe a SGD, esse diagnóstico, esse acompanhamento e apoio da implementação dos controles das medidas nos órgãos. E tem um anel interno, pessoal. Então, se enxerguem aqui, por favor, nesse anel interno, que é exatamente esse ciclo de autoavaliação, análise de gap, planejamento e implementação dessas medidas. Então, a ideia é que a gente consiga apoiar vocês, pessoal, na implementação é, é, é dessa, é, é desse framework, que a gente consiga fazer com que isso aqui funcione. Então, a gente pensou muito, né? Pô, como é que a gente pode fazer uma abordagem? E a ideia é que eu mostrar um pouquinho para vocês como é que isso foi pensado. Sistema de controle interno, pessoal, é dentro dessa perspectiva daqueles quatro atores que hoje, nesses 57 órgãos, nós já temos designados. Ou seja, o, o secretário-executivo falou, olha, aqui no Ministério da Economia, é, é, é, o, o assessor de controle interno de, para o programa, por exemplo, é o Bessa, que é o nosso controle interno. Olha, a nossa, a, a nossa encarregada pela proteção de, de dados é a Marta Juvino. Ou seja, hoje eu sei exatamente quem são... Ah, o seu DTI aqui no Ministério da Economia é, é, é o Rogério Nogalha. Ou seja, são os nossos colegas aqui. Ah, o nosso gestor de segurança é, é a Daniela Fulan. fulano. Ou seja, nós já temos quem são as pessoas que junto com os colaboradores, com os times, tá? Então, isso aqui é só uma estruturação, uma linha de defesa, ou seja, os proprietários dos ativos, gestor de TI, gestor de segurança da informação, ali na segunda linha, os assessores de controle interno, terceira linha, CGU, Aldin, né? depende da estrutura de ó, cada um tem um nome um pouquinho diferente quando a gente vai para as autarquias, tá? Léo, o encarregado pela proteção de dados? Gente, o, o encarregado ele tem um papel bastante peculiar. O artigo 41 da, da LGPD deixa claro que o papel dele é exatamente apoiar né, nesse apoio, nesse auxílio, nesse fomento tá? É, dessas atividades de proteção de dados. E é por isso que existe um asterisco dizendo que ele vai estar tá envolvido dentro dessa estrutura, tá, trazendo essa visão de orientação. né? E, e, esse papel, ele vai se apropriar desse framework. Dito isso, pessoal, eu fico no anel externo. No primeiro momento, aqui é o papel da SGD executado pelo nosso departamento da EPSI Ações, diagnóstico, né, uma visão do nível de maturidade, nós já conduzimos isso agora com esses 57 órgãos numa primeira rodada, com esses sete controles simplificados, como eu disse antes, acompanhamento e apoio. Quando eu falo acompanhar a implementação, pessoal, nós não somos órgãos de controle, a gente está junto com vocês, como o nosso secretário especial disse. Cara, a gente está ombriando. É, é, há dois anos atrás eu estava na ponta lá como DTI lá, é, é, correndo para fazer a implementação de controles de LGPD, ou seja, eu estava sonhando, tendo que implementar e com todos os desafios que eu sei que vocês têm. Então, a ideia da SGD, cara, é apoio. Por isso que a gente está capacitando 114 pessoas. Por isso que a gente está. É, a gente faz oficinas técnicas. Ah, eu quero implantar a política de backup aqui, por exemplo, no INEP. Cara, a gente vai lá, abre agendas e marca lá é, quatro reuniões de duas horas lá com o responsável. Cara, e a partir daí você ajuda. O cara faz uma primeira versão, você revisa, os nossos times entram, dão sugestões, apontam para o guia, fala dos desafios, tenta endereçar internamente alguns tipos de aquisição que são centralizados. Então, esse é o nosso papel, nesse anel externo. Cara, mas para por aí? Não, pessoal, aqui é exatamente esse ciclo interno é onde entra o órgão. É composto por as etapas a serem executadas pelo órgão, a entidade, implementador. Então, assim, cara, é o nosso modelo PDCA. Planejar, fazer, checar e agir corretivamente. Ou seja, o tempo inteiro, pessoal, ao longo dos anos, isso aqui não tem mais fim. Ou seja, a gente vai perseguir esses 32 controles desde o zero até o 31 ao longo dos anos. É o planejamento. né? Ah, Léo, tem um novo governo lá no dia 1 º de janeiro de 2023. Beleza, do dia 1 º de janeiro de 23 até o final de 26, você tem o um norte. 23, 24, 25, 26, eu estou olhando exatamente fazendo isso. Primeiro passo: o autodiagnóstico. Com esse autodiagnóstico, pessoal, nós temos uma ferramenta, que eu já vou falar mais à frente, que vocês vão utilizar. Você vai conseguir saber exatamente, cara, eu estou aqui nesse estágio aqui do ponto de vista de privacidade. Eu estou nesse estágio do ponto de vista de, é, é, é, de segurança. Cara, com esse levantamento, você vai fazer uma análise de gap, ou seja, o estado da arte aqui é um de 0 a 1, e eu estou aqui em 0,60, por exemplo. Eu tenho 0,40 para avançar. Bom, como é que eu consigo avançar? Aí você vai fazer o quê? O planejamento das suas ações. Você vai colocar, olha, para esse semestre a prioridade... Por exemplo, é contratar uma ferramenta de backup automatizada para que eu possa ter o espelhamento do meu ambiente on-prime em nuvem. Por exemplo, pode ser o planejamento de vocês que vai estar no PDTI, que vai alocar recursos. Então, assim, começa a dar um senso pessoal de, de organização para as atividades que já são feitas hoje por vocês. Mas que por vezes você, pô, vem o Ministério Público e pede uma coisa, vem o TCU e pede outra, a CGU pede uma terceira, a, a SGD pede uma quarta. Não, a ideia aqui foi exatamente criar um padrão. Quando o assunto é proteção de dados pessoais e segurança da informação, o que será pedido? É isso, porque a gente conversou ao longo de um ano com esses órgãos de controle, a gente conversou com esses atores, pessoal, dentro de uma perspectiva de fazer esse alinhamento. Deixa eu avançar aqui, tá? Então, assim, autoavaliação, análise de gap, planejamento e implementação. Vamos detalhar isso aqui um pouquinho? A parte de autoavaliação, pessoal, a autoavaliação terá como finalidade o autoconhecimento do órgão, como é que você vai pensar qualquer ação se você não sabe exatamente aonde você está em relação a padrões né, é, é, é, internacionais, padrões nacionais é, é, do ponto de vista de privacidade e segurança da informação? Acerca dos controles e medidas adotados é, em segurança cibernética, prioridade. A gente adota um modelo largamente adotado no mundo, o TCU adota esse modelo, que é essa autoavaliação, né, a, a famosa CSA, tá, que vocês vão poder utilizar. Análise gap consiste, consiste pessoal, em identificar Quais as lacunas ou melhorias relacionadas com esses controles que ele identificou. Vai ficar muito claro. Léo, vou ter que fazer isso aqui no, n, na mão? Vou ter que fazer isso aqui? Vou ter que criar um programa? Não. A gente já vai fornecer para vocês uma ferramenta com macros que você vai conseguir fazer essa autoavaliação. A partir daí, pessoal, a gente passa para a fase de planejamento. E aqui tem um negócio bem bacana, pessoal. Olha só, esse slide, né? Pô, tá mais carregado, Léo. Mas olha só, só para chamar a atenção de vocês aqui. Nesse planejamento, tem algumas ações, pessoal, que você vai... Bom, você fez uma autoavaliação, você conseguiu se achar, se enxergar, né? você conseguiu fazer análise de gaps, né? ou seja, essas lacunas entre o estado da arte e onde você está. E a partir daí, tem algumas coisas que eu preciso pensar. Você vai ter que estabelecer um plano de ação com medidas de privacidade e segurança a serem implementadas ou aperfeiçoadas. O seu cardápio, com aspas, tá, pessoal? São os 32 controles, né? o zero mais o 31, é ali que você vai buscar as medidas que você vai implementar. Recomenda-se priorizar o controle zero. Pô, por quê? Porque é a estrutura básica. Para você começar o jogo, você tem que ter aquela estrutura estabelecida. Você tem que levar isso para o secretário executivo, tem que sensibilizar a alta administração. Léo, não estou conseguindo. Me liga. A gente aqui no Ministério da Economia sempre faz a sensibilização junto à alta administração de todos os órgãos. Não tem um órgão que não nos recebe. E recebe bem, que conversa, que ouve. E geralmente, 95% dos casos, a gente vê uma mudança sensível quando há o um envolvimento da alta administração Na sequência, pessoal, a gente trabalha um conceito muito interessante que eu estou falando pela primeira vez. Tá? Peço um pouquinho só de paciência, pessoal. A gente vai avançar mais um pouquinho, mas que é muito importante tá? a gente é, é, passar isso aqui e trazer essa mensagem para vocês aqui. É, a gente fala um pouquinho, pessoal, de, da ideia de grupos de implementação. Então, você pode olhar assim, Léo, é desafiador pensar 32 controles, do zero até o 31. Então, por isso que a gente pensou, é, baseado no CIS, na né, ideia de grupos de implementação. O grupo de implementação, pessoal, é você fasear isso ao longo dos anos, a implementação dos controles. Por isso que existe lá o G1, o G2, né, esse GI1, GI2 e GI3, ou seja, grupos de implementação. Então, é muito interessante, pessoal, vocês pensarem. Bom, começa com o controle zero e começa a olhar para o G1 do CIS, que trata de higiene cibernética. É a prioridade. Léo, o que é, que é higiene cibernética, pessoal? São aquelas medidas de segurança mínimas que você deve adotar na sua organização para que, caso você passe por um incidente de segurança de criticidade média ou alta, você consiga se recuperar rapidamente, sem perdas de informação, sem perda de ativos importantes, sem vazamentos de dados. Ou seja, você tem que ter um conjunto de medidas que a gente chama de higiene de cibernética. E aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, é um quadro ilustrativo, isso está detalhado no nosso guia. É, o G1, pessoal, é aplicado a todas as instituições e seus ambientes tecnológicos, independente da complexidade do sistema. Agora, olha só que legal, pessoal. O G1, é, aqui, né, quando eu vou para o grupo de implementação 2, ele trabalha né, o, o G1 e mais o G2, ou seja eu já tenho uma camada. Quando eu tenho uma, uma camada de criticidade baixa e média, eu já preciso acrescentar o IG2. E quando eu tenho alta criticidade, vamos lá, você, tem, você é de um órgão que você tem sistemas que mantém, né, é, sistemas importantes dentro de um hospital, dentro de é, algumas infraestruturas críticas. Cara, a partir disso, você precisa se esforçar para ter o G1, G2 e G3. Aí vai vir aquela pergunta, cara, como que eu sei se eu tenho sistemas é, é, é, relevantes né, é, é, é, de complexidade? Complexidade baixa, média e alta. Gente, cara, é exatamente. A gente criou uma ferramenta em conjunto com o TCU. A gente se, é, é, é, utilizou, opa, utilizou uma ferramenta, tá? Que o TCU utilizou lá em 2020. né? A gente aperfeiçoou, implementou, tá? Uma ferramenta exatamente para avaliar a crescidade do, do sistema de vocês, para ranquear esses sistemas, e a partir daí você saber, cara, realmente eu não tenho a, a, o meu nível de complexidade é G1. Né, é G1. Ah, o meu nível de complexidade é baixo e médio. Então, vocês vão receber essa ferramenta também, a gente vai mostrar um pouco mais à frente. Aqui é só para dar uma visão, tá? Exatamente para vocês que a gente vai trabalhar com grupos de implementação. Então, não tem que se preocupar que segunda-feira ah, eu tenho que estar tá lá no IG é, é, é, o IG3. Não. A gente vai ter que fazer uma avaliação em conjunto com vocês. Aqui é só um, um compilado que eu acho bem importante, tá? A gente está caminhando para o final, tá, pessoal? Tá? Só dá mais uma seguradinha aí, que eu acho bem importante. É, a parte de implementação. Como é que a gente trabalha isso aqui, pessoal? Então, eu tenho o IG1 higiene cibernética, independente da complexidade do sistema. Ou seja, todo mundo que está aqui ouvindo hoje, pessoal, os 238 órgãos do CIS, para começar as suas atividades na segunda-feira, tem que focar segurança, 56 medidas, privacidade, 97 medidas. Ou seja, são coisas, pessoal, que já são dadas por normas, já são dadas pela LGPD, já é dada pela Política Nacional de Segurança e Informação. Mas até para atingir o IG1, eu preciso de um planejamento de meses, de anos, para conseguir... Esses 57 órgãos que nós priorizamos, pessoal, muitos desses órgãos, eu diria que a grande maioria já avançaram em boa parte desses controles do IG1. Ou seja, porque já ao longo do tempo o pessoal vem fazendo um trabalho, tá mas ainda tem muito a ser feito, tá e é natural que a gente tenha é, esse momento agora para começar a refletir tá? é, sobre essa questão. O IG2 é uma camada a mais, está vendo que vai ficando mais complexo, pessoal? E o IG3, sistemas relevantes de alta criticidade. Ou seja, segurança são 153 medidas e privacidade 150 medidas. Fica muito claro que existe um equilíbrio entre privacidade e segurança, e mais claro ainda, o pacote completo desses 32 controles são mais de 300 medidas que a gente vai fasear, precisamos fasear ao, ao longo tá, do ano. Eu acho isso aqui uma coisa muito legal, assim, ter esse senso tá, de orientação. Como eu falei, pessoal, agora eu, eu falo muito rapidamente aqui sobre esses anexos, era exatamente o que eu dizia, pessoal. Então, assim, vocês vão ter acesso tá, a, a, a, a uma ferramenta exatamente onde você vai conseguir identificar os seus sistemas já está muito alinhado com aquela ideia de inventariar né, os seus ativos, né, é, é, você conhecer, né, selecionar um sistema relevante, é um conceito que o TCU traz, aquele sistema que é relevante para o órgão, né, avaliar eventuais impactos associados ao sistema relevante, avaliar eventuais vulnerabilidades e, a partir daí, ter uma nota de criticidade. E a partir disso, pessoal, você vai cair em criticidade baixa, média e alta. Então, essa metodologia não é nossa, ela vem né, lá desse acorde do TCU, a gente conversou, entendeu? Viu os pontos de melhoria. E a partir daí, a gente traz essa ferramenta para que você possa rodar. E isso é uma ação muito importante para a gente, para que você, gestor de segurança, para que você, DTI, para que você encarregado de proteção de dados, para você, controle interno, secretário, executivo, tenha uma visão. Cara, eu tenho 150 sistemas desses aqui, eu tenho... É, sem desse sistema de criticidade média, mas eu tenho 10 aqui que é criticidade alta, se isso aqui parar, vá, teremos problemas com a política pública, então assim, é muito legal, então a gente traz isso aqui como anexo 1, tá, aqui pessoal, então, dentro da ideia aqui é, da implementação, só fechando aqui então, então falei aqui do sistema, é, a gente vem então implementar os processos, controles e medidas, tá, considerar, Conscientização e treinamento é um dos controles do CIS, monitoramento das implementações é muito importante, tá? documentar dificuldades e progresso e reportar para a gente, testes exaustivos de controles e medidas implementados, Aumenta da confiabilidade e um ciclo de melhoria contínua. O que eu estou dizendo, pessoal, é que isso aqui é um processo que gera anos. Então, isso vai dar, pessoal, a ideia que a gente dê um senso de direção para o CISP, tá? é a nossa área de responsabilidade, para os 238 órgãos, olhando para o mesmo framework, olhando para o mesmo caminho, buscando. Tá? Porque aí, pessoal, pensa bem que legal. O Banco Central já está lá no IG2, caminhando para o IG3, ele já começa a ter uma série de ações que nós sabemos que já, eu já começo a replicar em outros órgãos. Você começa a ter sinergia entre os órgãos. Eu começo a pegar aquele conjunto de órgãos que são mais iniciais e faço uma ação específica para esses órgãos, porque aí eu tenho uma visibilidade. Hoje eu já começo a ter essa visibilidade dos 57 órgãos. É muito comum eu juntar dois, três órgãos e falar, gente, olha só, eu estou com essa solução aqui de backup, o que, que vocês acham? É uma solução open source? Ela tem funcionado nesses órgãos? Vamos adotar para os três órgãos? Você imagina a gente tendo isso para os 238 órgãos, a gente começar a ter essa sinergia, essa colaboração, essa troca. Então, a gente está muito, muito animado com essas possibilidades aqui. Pessoal, capítulo 6, já caminhando para o final. Maturidade, pessoal. É... O capítulo 6 trata de maturidade. Então, aqui eu pediria, né? Dá aquela respirada, levanta, estica. Né, o pessoal que já está com sono, já está com fome, tá? Mas os 10 minutinhos, está terminando. Mas é muito, muito importante tá, que vocês entendam que a gente teve um cuidado no capítulo 5 de falar como fazer a implementação, dando as ferramentas, né? depois eu vou falar mais sobre isso, a gente vai ter oficinas específicas sobre as ferramentas, isso aqui é só um sobrevoo, tá? a ideia aqui, o objetivo, e é desafiador, você imagina falar de um guia de 170 páginas em uma hora, uma hora e pouquinho, tá? em 40 minutos né? da hora que eu comecei a falar, então assim, é muito importante, tá? a gente teve um capítulo específico para falar de maturidade, né? que, qual que foi a premissa? Uma metodologia enxuta para avaliar, para facilitar né, a avaliação dos órgãos e o acompanhamento pela SGD. Ou seja, a gente precisa de visibilidade. Então, a gente vai ter dois tipos de medida, tá, pessoal? A gente vai fazer uma avaliação por medida, que basicamente aqui eu já mostro, né? Com os níveis de implementação, adota em maior parte. Léo, eu já vi isso em algum lugar. Isso, pessoal, o TCU já, já, já utiliza essa metodologia. Não se aplica, a organização não adota, a decisão formal, você já conhece lá naquele levantamento de governança do TCU. Ou seja, é um modelo que funciona, funciona bem. Então, a partir disso, pessoal, a gente consegue, tá? É, é, é, ter um modelo que ele passa, pessoal, por um, né? Existe um cálculo que no final você vai gerar dois indicadores que é o IPRIV, que é o de privacidade, e o ISEG, Tá? Então é muito importante vocês ficarem com isso aqui, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Como é que isso foi pensado? Tá, isso é uma colaboração da nossa Torre de Maturidade, tem os colegas aqui, o Yuri, o Romário, ou seja, o pessoal da Torre se dedicou durante um tempo, e mais outros que eu não estou citando aqui, tá? Muita gente trabalhou nisso aqui. Então a gente tem uma camada que a gente chama de Implementação e Capacidade, é a autoavaliação do órgão, isso gera lá, né, uma faixa de maturidade, e a partir dessa faixa de maturidade, eu consigo chegar no ISEG e no IPRIV. Léo, isso está muito complexo, não, a ideia foi exatamente o contrário, foi simplificada, mas é importante você fazer essa diferenciação, a gente se baseou muito aqui em ITIL, em COBIT, a gente foi olhar alguns frameworks que dá essa diferenciação entre você ter essa ideia de implementação, que é o foco se você implementou aquela medida, uma medida específica, só que eu vou para a capacidade, eu consigo ver se você conseguiu implementar o controle como um todo que pensa bem, inventário de ativo é, corporativo, por exemplo. Ele é composto, pessoal, de uma série de medidas. Às vezes você não consegue ter a integralidade, mas você já tem algumas medidas. A gente consegue capturar as medidas que foram implementadas é, do ponto de vista de implementação, ou seja, eu, eu já consigo ter uma visão de implementação daquele controle, só que quando eu subo uma casinha para capacidade, eu tenho uma visão daquele controle no universo dos 32 controles, falo, cara, eu avancei bem na parte de inventário, mas na parte de pentest, eu nunca fiz um pentest. Então, isso aqui é uma coisa que está mais para frente, mas é um ponto de alerta. Então, vocês vão começar, pessoal, com essa ferramenta, ter uma visibilidade do todo, começar a qualificar essa discussão com a alta administração na busca de recurso, de pessoal, estabelecimento de processo, porque você vai começar a ficar muito claro aonde você precisa avançar. E aí, você começa a fazer aquela correlação. Cara, se eu não avancei nesse controle de backup, Significa que, caso eu passe por incidente de segurança, além de ter um possível vazamento de dados pessoais, por exemplo, tá, pessoal, é, naquele órgão, você provavelmente não vai ter uma capacidade de se recuperar rapidamente daquele incidente. Então, você tem que mostrar isso para a alta administração. Cara, a gente tem que priorizar a contratação dessa ferramenta. Então. É, a ideia aqui, pessoal, é a gente aprofundar. Então, eu trago alguns exemplos aqui para vocês, tá? Avaliação por medida, tá? Aqui é muito... É só um detalhe, a gente não precisa entrar aqui agora, mas dá uma ideia, né? Como foi bem pensado, né? É, o passo a passo. Aqui a avaliação por controle. Então, aquela ideia que eu dei, né? Você vai olhar o seu controle no universo de controles, você vai dar uma segunda visão. Aqui já é essa avaliação da maturidade, né? Do controle em si, você consegue colocar ele dentro da caixinha, né? Gerando esses dois indicadores, o ISEG e o IPRIV. Ou seja, eu tenho essa visão. Léo, vai, vai ter uma oficina específica. Pra... Vai, pessoal, vai ter uma oficina específica para falar desse modelo aqui de maturidade. Então, a gente já tem pessoas no time sendo qualificadas, capacitadas, para a gente rodar com vocês, tá? Aí dentro dos órgãos, dentro de pequenos grupos, a gente está pensando aí o melhor modelo. Isso vai ficar gravado, disponibilizado também na página da SGD. Vocês vão ter facilidade tá? De usar a ferramenta. Então, depois que eu trabalho essa ideia de implementação, pô, essa fórmula aqui é muito complicada. Não, pessoal, não se preocupe com a fórmula, tá? É, eu só queria chamar a atenção de uma coisa aqui bem importante. A gente dá um Peso, pessoal, muito grande, se você olhar aqui, tanto para o IPRIV quanto para o ISEG, para esse IMC0, é exatamente a estruturação básica, a gente dá um peso de 40%. Isso significa que o órgão fez o dever de casa, de nomear o encarregado, nomear o gestor de segurança, criar a SUETI, criar a política de segurança, criar o comitê de segurança, criar um comitê da parte de privacidade, ou seja... O cara fez o dever de casa, e a partir daí ele pode começar é, é, no dia a dia. Então, essa aqui é muito esperar, é, é, é, assim, é uma entrega muito legal, você ter ali, pô, qual que é o seu IPRIV? E aí vai começar a ser uma linguagem comum, o TCU vai falar, ah, cara, o IPRIV daquele órgão lá é 0,37, ah, o ISEG do cara já é 0,60, tá um pouco desequilibrado. Pô, gente, vamos dar uma atenção aqui para a parte de privacidade, o que é está que faltando? Ah, falta isso, falta aquilo, ó ah, bom, então vamos priorizar no próximo período. Então, cara, a ideia aqui foi exatamente a gente conseguir tá, fazer essa organização Aqui, pessoal, já é o capítulo 7, já realmente caminhando para o final, é, a ferramenta de acompanhamento tá da implementação do framework. Pô, olha, que bacana, tem uma carinha bonitinha. É, tem, já tem, pessoal, então vocês vão ter acesso ainda hoje, tá? A gente vai publicar daqui a pouco, ter, terminado aqui, a gente vai publicar todos esses links, tá? É, ressalto que a SG desenvolveu uma ferramenta em formato de planilha para automação do framework, destacando o link para download a ferramenta tem um manual próprio a fim de orientar cara então além de ter a ferramenta tem o um manual ou seja aquele né aspas né o tutorial o passo a passo o step by step daqui de como usar a ferramenta Leão, vai ter oficina vai ter oficina mas já tem o guia é, já tem a ferramenta já tem o manual e ainda vai ter uma oficina você vai conseguir então se você olhar aqui rapidamente a avaliação de criticidade do sistema a estruturação básica que o controle zero a parte de segurança da informação, a parte de privacidade, opa! Ainda vai gerar o seu plano de ação. Você vai conseguir, pessoal, ter ali uma visão lá Léo, qual que é o próximo passo? Cara, a gente com certeza, em 23, assim, uma, uma ambição exatamente, né? É Desenvolver uma ferramenta. A gente está pensando aí, né? É, usando uma linguagem mais robusta como um desdobramento, tá? Mas hoje você já vai ter uma visibilidade para a sua organização. Isso já é uma realidade. A gente já apresentou isso aqui lá no TCU, né, na SEFT, né? Pô, o framework, né? Uma visão geral, né? A gente tem um outro momento com eles agora, na, na segunda quinzena de novembro. Fala, cara, é, essa... É, é, é. esse é o nosso trabalho inicial, é essa forma que a gente está enxergando, tá? Então, aqui, pessoal, é, considerações finais, tá? Antes de eu já ir terminando aqui, é, eu só... Léo, você deveria ter colocado esse slide lá no início, não. Isso aqui é só para ressaltar que tudo isso foi mostrado, pessoal, a gente busca algumas coisas. Né? Que o secretário especial falou, o secretário de governo digital já trouxe. Ampliação da confiabilidade da proteção dos nossos sistemas informáticos, dos nossos sistemas, né? das nossas soluções, dos nossos ambientes. Aprimoramento da privacidade e proteção de dados pessoais do cidadão é outra coisa que a gente busca. Então, assim, logo de cara, dois grandes objetivos que eu consigo com o framework. Isso vai aumentar. Aumenta a confiança da população, ou seja, eu estou custodiando dados do cidadão lá no MEC e ele sabe que existe um programa, que existe um, um esforço de manter os dados deles protegidos disseminação da cultura de privacidade e segurança, o framework, ele dá essa linguagem comum, você começa a trabalhar isso aí é, é, é, é, dentro das organizações, criação de uma linguagem comum, lembra que eu falei lá no início né, a importância de você começar a dialogar com os órgãos de controle, com os gestores, né, com vocês, com nós, do dia a dia, né, com os técnicos, quem põe a mão na massa no dia a dia, começar a interagir com o mundo privado, gente, daqui a pouco os órgãos privados, isso aqui é público, tá? todos vão ter acesso, os caras vão olhar e falar, cara, que legal isso aqui, esse aqui é o padrão, pô, vou começar a oferecer é, é, qualificação gratuita para o pessoal aqui nessas né, temáticas. Você fala, não, cara, mas eu quero desenvolver esse controle aqui. Você sinaliza para o cara. Aumenta a confiança a multa para compartilhamento tá, é, é, de dados, né? Essa parte de interoperabilidade das instituições públicas, devido a essa evolução dos níveis, tá? Então a gente imagina que a gente consiga e muitos outros benefícios, tá, pessoal? Que eu poderia né, falar aqui para vocês. E caminhando para o final, pessoal, aqui é só mesmo trazendo aqui. A ferramenta de automação, como eu já sinalizei sobre as futuras oficinas aqui. Aqui é uma carinha da ferramenta, tá mais bonitinha, mais organizada aqui, para que vocês possam ver. Primeiros passos, né? Aí vai ter o nome do ministério, vai ter a logozinha ali do governo, você vai ter a possibilidade aqui de gerar relatórios, relatórios por medidas. Ou seja, isso aqui, cara, vai dar... Vai, assim... É o cockpit, né? É, é, é a ferramenta que você vai usar para pilotar, né? Para o encarregado de proteção de dados, o gestor de segurança poder ter uma ferramenta para estar tá olhando para o ministério, apresentando isso, fazendo uma apresentação para a alta administração. Ah, vai chegar um novo governo, cara. Então, ó, vocês estão vendo, a gente está aqui nesse lugar, a gente tem que avançar nisso, a gente já avançou nisso, precisa trabalhar aquele outro, tá? Gente, e, e é isso, tá? Que eu deixo os nossos contatos aqui, tá? Do, deixa eu só retomar aqui, gente, rapidinho. Deixa, eu parei de compartilhar vocês já devem estar me enxergando, né, pessoal, se não deu nada errado aqui. É... É... Lori, vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, pessoal, é... mais uma vez, tá? Eu queria agradecer a vocês, passei aqui um pouquinho né, o nosso evento como um todo. Tá, a todos os participantes aqui, agradecer o Tomazini, que eu estou vendo aqui, meu colega aqui né, de, de Labuta no dia a dia, agradecer a todos vocês, gestores de tecnologia do CISP, que são bravos guerreiros, que estão ali, né e a gente está umbriando com vocês no dia a dia, sabemos dos desafios, eu já tive na ponta, boa parte do nosso pessoal aqui já teve na ponta aí, com todos os desafios, tá? Conte com a gente aqui, a gente está muito animado, muito animado, né? E, e mais uma vez, pessoal, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao time do Departamento de Privacidade e Segurança da Informação, tá? aqui é, esse trabalho conduzido aqui por um ATI valoroso, tá? por alguns ATIs, por alguns CTUs aqui do nosso time, fazer um agradecimento especial aqui ao Julierme, ao Rogério, ao Romário tá, a Erion é, é, é, é Yuri, cara, assim, eu tô citando alguns, mas eu vou acabar esquecendo alguém, Lorisa, que tá aparecendo, ou seja, todo o nosso time, tá, o Rogério pô, que fez um trabalho, isso aqui foram várias etapas como eu disse, é um trabalho de mais um ano, é uma consolidação de uma experiência, tá então, assim, eu, eu tenho muito orgulho, tá, de integrar, liderar esse time, porque é, eu, eu sempre falo que são os imparáveis né a gente tem muitas adversidades aqui né? pessoal o nosso time é pequenininho é o menor departamento da SGD é aquele departamento ali que tudo ali para gente fica no início é mais difícil só que a gente não para a gente sempre busca um novo caminho pega uma nova solução busca um novo parceiro alguém fala não não não fala não mas calma vamos ver aí a gente até recebeu um sim então assim eu acho que esse Framework é, um, é uma consolidação é, disso e eu tenho certeza que é isso que vocês vivem na ponta, então assim, sejam esses imparáveis que eu sei que vocês são assim, não, não vai ter o primeiro não a gente vai pro segundo, me liga, pede ajuda da SGD, a gente vai conversando, a gente escala o problema e a gente vai conseguir tornar os nossos ambientes mais é, resilientes e mais maduros aí gente, muito obrigado, vou passar a palavra pro Tomazini aqui, né, é, eventualmente se tiver alguma questão, alguma contribuição, tá não tenho todas as respostas, mas a gente vai tentar ajudar aqui, beleza gente Bom dia, Léo, bom dia Pessoal do Departamento de Privacidade, Segurança e Informação, bom dia, comunidade CISP, parabéns, Léo, pela palestra aí, parabéns ao departamento por toda a condução aí no tema Privacidade e Segurança da Informação e também pelo olhar que vocês dão para a capacitação. Isso é um ponto muito importante, porque a transformação digital, a privacidade e segurança da informação são tocadas, são feitas por pessoas, né? Então, essas pessoas precisam ser capacitadas e vocês têm feito isso de uma forma brilhante aí com todo o material que vocês têm disponibilizado, todos os workshops, webinários, encontros que vocês têm feito aí. E eu vou passar aqui para algumas perguntas que nós destacamos aqui do, do, no chat, né? Então, a primeira pergunta é de um convidado que uh, não estava identificado aqui, mas ele, ele, ele pergunta, onde é possível acessar o guia? Então, é, essa é fácil. <risos> Logo na sequência aqui, gente, a gente vai publicar, na verdade, a gente vai co colocar a nossa página, tá, a página do departamento, que fica dentro da página da SGD no Gov.br, e vocês vão ter acesso ao guia, às ferramentas e a todos os nossos guias, hoje já são 19 guias, porque como você ficou claro, além do controle e da medida, você ainda tem o passo a passo, né, aquele nível mais baixo ali, né, o passo a passo, o tutorial, de como implementar, por exemplo, uma política de backups. Então, vocês vão ter acesso a todo o material, tá então vai estar tá na página da SGD. Lória, a gente consegue disponibilizar depois aqui no chat? Não, né? Porque é, o Eu pessoal sei, vai ter então. acesso também ao chat, não vai? Então depois a Vamos gente pode disponibilizar. Aqui. Tá, por favor, já deixa aqui que é o colega já consegue. Vamos lá, Tomazinho. Ok. A segunda pergunta do Márcio Ramiro Costa. Uma das boas práticas na gestão de segurança é a figura do analista-gestor de segurança. Essa figura foi prevista? Então, gente, o que, que, que acontece? Essa é, é uma boa pergunta, tá? Obrigado, Márcio, pela, é, pela colocação. É, o que existe hoje, Márcio, assim, eu não sei exatamente qual que é a sua instituição, é que existem dois conjuntos normativos: é, existe a LGPD, existe. A, a, a Política Nacional de Segurança da Informação, e essa questão ela foi tratada num decreto. Né? Então, existe um decreto de 2018 vigente, que ele fala lá da figura do gestor de segurança. Então, o que existe hoje, para o nosso caso de organizações públicas, é a figura do gestor de segurança que tem esse papel. Sabemos, sim, que dentro, das, por exemplo, de uma coordenação geral... Dentro de uma diretoria de tecnologia de informação, é, mais, é cada vez mais comum ter áreas especializadas em segurança. É muito normal, né? É, por vezes, o colega que vem ali é, da área de infraestrutura acaba assumindo a área de segurança ou faz esses dois papéis, mas nós sabemos que hoje existe previsto normativamente a figura do gestor de segurança, inclusive com um rol ali de possíveis atribuições que ele deve ter, a forma, né, é, as qualificações que se espera desse gestor de segurança, tá? Mas assim com certeza a gente tem esse olhar e tem discutido isso com os órgãos. Vamos lá, Tomazinho. Próxima pergunta é da Silvia Weisberg. Há alguma lista de ferramentas automatizadas para controles mínimos sugeridos recomendados para os órgãos? Então, é, Silvia, o que, que acontece? Né? É, isso é uma pergunta bacana, porque assim, né, a gente sempre busca né, e entende que a automatização ela é muito boa para alguns processos, tá? então assim, a sua pergunta ela é realmente relevante nesse contexto. É, só que o que acontece é que a gente tem é, é, ambientes muito diferentes nesses 238 aulas. Então, a estratégia de você ter um controle, você vai ver que em determinado momento, vou dar um exemplo aqui, na parte de inventário é, de de ativos, de hardware e software, lá no nosso guia, né, nesse controle específico, nós temos um guia só para esse controle, nós especificamos, né, é, é, é, nós especificamos é, algumas ferramentas, nós sugerimos algumas ferramentas que podem ser utilizadas, que são ferramentas open source, que a partir daí você consegue gerar algumas automatizações. Mas isso precisa ser feito, e aí eu sempre falo que já é o passo dois, você vai ver que o primeiro momento é realmente fazer essa autoanálise, ou seja, esse auto-diagnóstico conseguir se enxergar e, a partir daí, começar ah, a gente vai trabalhar no IG1. Se no IG1 aparece para você que você tem que trabalhar a questão da política de backup, aí eu, é a hora que você olha. Bom, para implementar essa política de backup, eu preciso pensar pessoas, eu preciso pensar processos e preciso pensar tecnologia. E aí, quando chega em tecnologia, responde a sua pergunta. É a hora que você vai fazer essa reflexão. E, por vezes, tá pessoal, a SGD faz sessões técnicas para esse momento. E aí, a hora que os nossos técnicos sugerem, olha, cara, por exemplo, ah, eu queria fazer coleta centralizada da parte de logs, pô, do meu sistema. Existem ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas no mercado que são open source e geralmente o nosso pessoal fala, cara, essa ferramenta está funcionando no Ministério tal, tal, tal, com bons resultados. Ó, essa não está funcionando no Ministério tal, então eu sugiro que você não adote. Só que a gente não, não recomenda, né? Fala, olha, você vai ter que fazer a sua gestão de risco, a sua análise e a partir daí fazer a contratação. Vamos lá, Tomazinho? E a próxima, o Jair Ferreira Neves Neto pergunta, Leonardo, pode nos passar o documento da apresentação e do PPSI, por favor? Claro, vamos deixar já na sequência aqui, a gente só vai fazer alguns ajustes aqui, vamos disponibilizar sim. Talvez, Lória, a gente disponibilize a apresentação junto com o link da ferramenta, que aí a pessoa tem né, a ferramenta, consegue ter uma visão do todo, tá? eu acho que é possível, né, Lorisa? Então a gente pode ficar tranquilo, Jair, obrigado aí por participar, estamos com quase 150 pessoas até na hora do almoço aqui, valeu. Fala, Tomazinho. Ótimo, ótimo público, né? Tiago Pereira, qual a diferença entre o guia do framework de privacidade, e segurança da informação, 168 páginas, e do guia do framework de segurança, 70 páginas? Posso afirmar que esse publicado em novembro de 2022 é o mais completo e substitui o publicado em janeiro de 2022? Cara, isso é uma ótima pergunta, boa mesmo, né? Inclusive, na verdade, é o seguinte, sim, esse que nós estamos publicando hoje, 4 do 11 de 2022, ele é mais completo e ele engloba esse outro guia. Então, a gente começou, né, vocês estão vendo o Julierme aqui na tela, né, a gente começou um trabalho vigoroso agora, novembro, dezembro, né, que vai ser conduzido por ele, pelo Rogério, ou seja, pelos times, exatamente, que a gente está olhando para todos os nossos guias e começando a fazer um trabalho de harmonização entre os guias. Esse guia, ele sobrepõe, sim, esse controle, lá, esse de 70 páginas que o colega citou, que ele basicamente foca né, se eu não estou enganado, na, é, no CIS, né, nos controles nos 18 controles do CIS, que a gente vem com a camada e faz essa sua provisão. Lembrando, pessoal, que é, o guia ele é muito mais completo porque ele tem uma camada de implementação, né, ele ajuda o gestor a como implementar, ele tem a ferramenta que mostra como fazer, é né, o passo a passo, então é isso mesmo, né, esse de 168 substitui o de 70. Vamos lá, Tomazini. Temos mais algumas perguntas no chat, Leonardo, mas eu estou vendo que a, a, o pessoal da, da equipe do DPS já está respondendo também lá. Não, maravilha. É, pelo, pelo chat, acho que é isso mesmo, Lorisa. Tem mais alguma coisa que, que queria destacar das perguntas, porque também nós estamos já com o um horário bastante sim, avançado, sim, sim. né? Qualquer dúvida, pode nos encaminhar a pergunta, a gente divulga aqui amplamente a nossa... Caixa, né? De e-mail, então eu vou até colocar aqui e a gente Isso, pode responder. Logo. Gente, então, assim, mais uma vez, queria agradecer a CGGOV lá, da Renatinha, do Tomazini, companheiro aí, pô, de, de, de muitas lutas aí, né? É, muito obrigado por nos ajudar a viabilizar esse evento, tá? Parabéns aí pela condução da CGGOV, sensacional, né? Sempre muito disposta a contribuir. Parabenizar a todos os gestores, colegas de TI aqui que estão ombriando com a gente né? até essa hora aqui, a vocês, aos seus times, tá? É, agradecer mais uma vez ao departamento, ao secretário Fernando e ao secretário Sutani pela confiança nos nossos times. Dizer, pessoal, Lores, se você puder colocar aí, né, o, o, o e-mail né, da, da, da coordenação, da Coordenação Geral de Proteção de Dados. Tá? então a gente está disposto, tá, a, a recebê-los, é, a gente queria saber mais em detalhes aqui na universidade e tá? tal, a gente queria fazer aqui um evento aqui no MEC, cara, a gente está sempre à disposição, a gente está sempre falando, sempre que há é oportunidade de falar de privacidade e segurança, a gente topa, né, eu falo com a Lauriza, que a gente vive o tempo todo aí tentando esse trabalho de conscientização, é muito importante, tá, é, queria destacar aqui então, pessoal, só, é, a título de conclusão, tá, é, é, os líderes aqui das nossas torres, tá, que é, conduziram esse trabalho então eu queria destacar e mais uma vez agradecer a Lorisa, que coordena todo esse trabalho junto com os líderes de torre destacar aqui o trabalho de Julier na torre de metodologia o trabalho da Sumayde à frente da torre de pessoas, o trabalho do Romário à frente da torre de, de, de governança, o trabalho do Marcos tá pessoal, à frente da torre de metodologia e mais recentemente o trabalho do Samuel à frente da parte de maturidade e todos os colegas vêm falando, cara são cinco, seis, sete. cara na verdade eu brinco, são essencialmente excelentes profissionais, eu brinco que eu tenho a grande sorte de contar com pessoas trabalhadoras, comprometidas, super qualificadas, e dizer, pessoal, que isso está acessível tá, a todos vocês. De que forma? Poxa, eventualmente, para a gente fazer uma sessão só com o seu órgão, só com a sua universidade, só com o seu Instituto Federal. Então, assim contamos com cada um de vocês para levar essa mensagem a partir de hoje à tarde, está falando do framework, está falando que é importante, levando lá para o seu diretor que não pôde participar, levando para o secretário executivo, levando para a presidência. Gente, ajuda a bater, assim, a, a propagar esse nosso padrão. Gente, então é isso, um excelente almoço, um excelente final de semana para vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, tá muito, muito obrigado mesmo, e até a próxima, estamos à disposição aqui na SCB. Valeu, valeu, Loriza, valeu, valeu, Tomazinho. Parabéns a todos. Valeu, obrigado, Jair. Um valeu, abração. Valeu. Então, valeu. Valeu. Boa tarde, pessoal. Valeu. Cara. Boa tarde, pessoal. Obrigada.